Ó, a gente já viu a saga dos jogos, né, que na verdade eu fiz invertido. Eu vi a saga dos jogos primeiro, para depois ver a saga dos filmes, né? Então agora a gente vai ver a saga dos filmes, tá, gente? Então, bora lá, são três partes de 30 minutos, 32 minutos e 32 minutos. Socorro, viva Zapata! Esses eu vou tentar não pausar tanto, né, quanto dos jogos, que dos jogos eu não me aguento, né, porque eu sou Maria Lorinha. Mas esse eu vou tentar não pausar muito. Então a gente vai assistir diretão, tá? Lembrando que estamos devidamente autorizados. É um, é dois, é três. E é já. Olá, pessoas. Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Hoje é dia de zumbi aqui no Piuí. E depois de milhares de pedidos, a gente resolveu trazer a saga Resident Evil. Ah, os filmes são essência, né, né gente? Porque tem. Se você não sabe o que é uma saga, a gente se explica, tem velho. Aqui os... no Piuí a gente traz os tem filmes. Tem os zumbis que é a traz essência. traz referência né? da cultura pop. Os jogos, livros, Esculpa, tudo para um para a, a gente conta tudo sobre essa saga E conta a história do filme pra você entender as coisas E também damos a nossa opinião fecal Pra você saber o que, que a gente tá pensando Sobre fecal? essa história Mas assim? a melhor maneira de entender como funciona uma saga do Piuí É assistindo, então apaga as luzes aí do seu quarto Chama um amiguinho pra não lembrar apaga do as meme, as E ficar com medo enxergar. E bora começar a saga Resident Evil Aqui Resident no PeeWee Então ó, já deixa um like nesse vídeo Pra ter continuação Se chegar em cima, a gente faz uma continuação 100 ah, mil sim, likes, só de tanto também, né? Caraca, chegou em like 168 é mil, gente. Eu não sei nem o que é 168 mil likes. O Léo toda hora coloca o título nas coisas, dizendo que elas são as melhores coisas do mundo ou as piores. Mas uma coisa que de fato é a melhor é a loja ah, Toys, Toys for Fun, que, que, é que, é é, que fazer o merch para os amigos. do Brasil. É, gente, vamos fazer o merchan para os amigos aí, então. Ô, é oh, Toys for Fun, se tiver um troco aí, uma me contrata pra fazer um public post, que eu tô precisada, cara. Eu tô gastando uma grana. Nossa, meu cartão... Eu estourei meu limite, o dobro do meu limite. Eu não sei nem como o cartão tá passando ainda, sabe? Da Marvel, então, DC. Senhor dos se Anéis, tiver um troco aí, também. assim. Harry Potter também, um Dragon Ball também. E, a claro, fazer uma que a uma cubre aí, os funquinhos, Me né? chama, Os então lá também. Uhul! -huh. E olha uh -huh. só, agora o Toy Fan também tem os mini-conhecidos. O Tássio perguntou se eu conheço eles dois pessoalmente. Entendeu? Só que eles são eu mais estilizados né? eles são eu não conheço eles pessoalmente ainda. Eu esses, hein. Cara, eu acho que eu fui um bom. Mas eu gosto muito deles, gente. Eu já considero pacas. Lembrando que em compras acima de 300 reais você tem frete grátis pro Brasil Eu tava interino. na live agora há pouco do lado. Na Toys For Fan você ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. E usando Entendi. o cupom de desconto T4FPUI você ganha 10% de desconto. Eu não preciso interino. nem de cupom Você pode gente, encher Ô Toys For Fan, eu não sei. Cara, nem não dá cupom. pra perder. Acesse o link na descrição entendeu? agora mesmo. Usa o cupom desconto. você nem me mandar os bonequinhos. Vem, cara, vem descobrir por que não, a Toys For Fan é de fato a melhor loja de colecionáveis do Brasil. Definida por quem? Por Migo. E Migo E Migo, e Migo. é uma das sagas dos jogos mais Vamos populares lá. de todos os tempos Lá em 96, quando começou, o jogo trazia aquele negócio de tu ficar apavorado Sabe? Porque tinham cenas muito maravilhosas ah, que não era pra... legais, E você realmente Quem ficava nunca... instigado pra saber o que tava acontecendo Era top Quem nunca fez isso, né? De andar dadinhas assim até o cachorro lá. O sucesso ah, do então... game fez com que o Resident Evil extrapolasse o universo dos jogos. Então, isso aí se tornou uma é referência verdade. na cultura pop. Todo mundo falava de Resident Evil, trouxe os zumbis de volta à vida. É. É, Trouxe boy. o zumbi do e zumbi de ser galhoca, porque o zumbi ele tava com a moral Constantin muito baixa. Um filme que lá em 1997 adquiriu os direitos para fazer um filme de Resident Evil. Constante. E você pensa assim, uma produtora alemã, como assim? Cara, naquela época os jogos não tinham o mesmo nível que eles tinham hoje em dia. Então, assim, os caras meio que compravam essas coisas com dinheiro de pinga, tá ligado? Se fosse hoje em dia, não ia ser tão fácil assim. E vale lembrar que a retrospectiva dos filmes de games até então... E era, gente, acha tá acho lembrado. que a Constantinha uhum. é agiota a agiota da cara adaptar o game. saca que a Capcom estava um pouco preocupada porque ela achava que o filme Apesar poderia o interferir é nas vendas dos jogos. E a Constantine filme tava com um medo de lançar o filme porque, cara, filme violento, de zumbi, vai que a assessora pega lá em cima e eles não conseguem fazer dinheiro depois. Pois é, foi por isso que eles contrataram vários roteiristas. O primeiro deles foi o Alan McElroy, de Spawn e Pânico na Floresta. Depois a gente teve o Jamie Blanks de Lenda Urbana e sabe o que é que fez o roteiro para Resident Evil? George Romero, o George pai Romero do fez um, um li... roteiro. Mestre. Exatamente. Só que todos esses roteiros Maestro, foram jogados na Maestro lata do Romero. lixo. Porque os caras, quanto mais roteiros eles faziam, mais eles percebiam que eles não queriam adaptar os games. Eu não quero! E foi então que surgiu um cidadão chamado Paul W S Anderson. Que era conhecido até então como diretor de Mortal Kombat, que era o único que pra filme mim inspirado num game, é live que tinha gente action. Grana. E de aí, games, esse cara que era exemplar. fã de Evil, e chegou. também é um Michael Bay de segundo escalão? Eu Exatamente, amo o, eu, o, é o filme de Mortal B. Kombat, o primeiro, né? Michael Bay, B. Michael Bay? É o Michael Bay! Só o primeiro. O resto. Ele chegou com um roteiro de um filme de zumbi que havia sido inspirado em Resident Evil, porque ele era fã do game. E é aí, legal o que o primeiro, cat, ele olhou, o primeiro filme ele podia e falou, facilmente olha, se encaixar no que era um coisas aqui E botar o um nome Resident Evil, tá feito. Por isso que o roteiro é daquele boa. jeito. <risos> A trilha é do Merlin Manson, cara. O roteiro e direção do Paul W.S. Anderson, Resident Evil, o hóspede a maldito, lançado em 2002. E o filme começa com a nossa protagonista, é Alice, Manson. interpretada pela Mila Jovovich. personagem essa que não tem nos games. Ela acorda nua, numa mansão, ela não sabe muito bem o que aconteceu, e vários mistérios começam a acontecer. Tudo piora é porque a Alice está sem memória, então ela não faz ideia de onde está ou quem ela é. Onde é que eu tô? Aí ela começa a vestigar <risos> essa mansão Isso Se vestiu, bom. é importante salientar que ela não tá mais nua <risos> E tá com o um vestidinho vermelho irado Que demais Exatamente, uma brusinha linda E ela é encontrada pelo policial Matthew Edison Que começa a chegar perto dela e fala assim Eu gosto da da, cara, do primeiro que filme, cara, ela eu Gosto coisa. bastante Só que antes que ele possa dar qualquer explicação Uma equipe das forças especiais da Umbrella é Captura é. os dois Eu é, o a Michael umbrella, falou do Slip Knock, então quem montou que a, a trilha ali. O tipo, nove em cada dez casas dos Estados Unidos, todo mundo né? possui produtos Umbrella. E ele tipo, fez assim, a trilha Score, um né? Plumim, um gel de cabelo. É, tipo, até slime os uhum, caras fazem. Uhum. Só que eles se metem em umas tretas muito loucas, tipo mutação genética, é, controle das pessoas. Eles são uns é, caras, claro, sabe tipo? Se eles tivessem uma empresa, seria umbrella. Ah, que explicação. Você viu que tem é, vários luminates é, ali, né? Vários luminates na Umbrella. ilegais na Colmeia, que é um laboratório secreto deles que fica embaixo da cidade de Raccoon City. E o acesso da tem, entrada tem de emergência na trilha, Dessa, dessa colmeia É justamente naquela mansão Onde todo mundo tá. Eu não lembro agora qual Todos estão ali Porque um funcionário Fez um merdel, velho Ele roubou um tal de ter vírus Que é um vírus poderosíssimo Que consegue reanimar células mortas Então, sei lá Se uma pessoa morre E ela tá com aquele vírus Ela eu volta à vida tá Como um mundo. zumbi E ele não pegou só esse vírus Só de sacanagem Ele olhou para trás E falou assim ah, eu, saber, eu, vou, eu vou zoar essa empresa Foda aqui se. Jogou o bagulho Quebrou Infectou geral E deu o sistema de segurança No lugar Matou esse todo mundo e jogou um gás neural nas pessoas, Lembrando que estavam na mansão o... para não esquecer do que aconteceu. É, o grande problema é que todo mundo que estava lá embaixo e foi morto pelo sistema de segurança já Lembrando que esse vírus, vírus ele passa pelo ar, seja, né? aquele desse jogo, T-Virus, e, e tá todo no presinho lá, tudo andando um do lado para o outro, assim, Ele ele passa pelo agora. ar. A minha explicação é que ele foi Eu tão compensado assim, pelo ar é a condicionado que marido, ele virou ar. meio que Quase um contato direto mesmo. As pessoas começaram a ter contato com as partículas, sei lá, entrou na. corrente sanguínea é, é então que de alguma forma. Que a gente viu lá no início do filme, vendo que deu toda essa merda na colmeia, a Umbrella manda um esquadrão de forças muito bom a Hélice, o Matt, e levam eles pro subsolo pra investigar o que rolou lá embaixo. E aí nesse caminho eles encontram um cara chamado Spencer, que também tá com problema de memória. Mas que quando a na verdade é olha pra ele, cara, ela começa a se lembrar deles Não dois tem um casando. R. Na rede, no meio bom, assistindo uns vídeos do PeeWee e tal. Mas na fachada. Fachada. fachada. É tudo fachada, cara. Porque, na verdade, esses dois, eles eram seguranças da Umbrella. Que tipo, cuidava tipo da mansão e eles tinham esse casamento aí só para parecer que, tipo assim, eles são gente normal. Né? Oh, Chegando na é começa fodão. a galera tá é decepcionada por uma tela é de fodão. rainha vermelha. O sistema de segurança da coméia E é uma gosto menininha Eu gosto também velho, da rainha vermelha. vermelha assim, tu fala, Ai, que fofinha, eu vou dar um abraço nela. Só que na logama ela tem como abraçar. Exatamente. Só que, velho, ela é muito maldosa. Ela é tipo o cílio do capeta, porque ela faz umas coisas que tu fica questionando: será que ela é do bem ou será que ela é do mal? Ela é dá um umbrella na verdade ela só tá tentando proteger o lugar, entendeu? Ela não quer que as coisas vazem dali e daí, cara, a galera vai até um corredorzinho e aqui tem talvez a cena mais memorável do filme, que é um que momento depois que depois passou a pros lasers, jogos, hein? E a galera tem que começar quatro, a pular, ela chronicles, rolar, dar a patinha, tá tentar fugir daquilo ali. São os lasers super cortantes, né? Sabres de luz. Só faltou o efeito sonoro. Nossa, uma, a cena uma, é muito uma. foda. Vários soldados morrem nessas Olimpíadas do Faustão Capirotescas. Boa, aí... boa definição. Gostou? Ah. E aí a galera que resta consegue desativar a Rainha Vermelha. Eles chegam lá, é, desativam nesse o sentido, sistema parece a e liberam as entradas vários, é verdade, que, tá lembra assim. bem, eu disse que a Rainha Vermelha não quer que isso aconteça. Por quê? Porque ela quer proteger o lugar. No momento que eles ativam ela, o que acontece? Eles liberam as portas e todos os zumbis ficam livres, leves e soltos. E aí rolam as cenas que mais lembram os games. Porque os caras vão lá, eles dão tiro no zumbi, eles dão tiro no cachorro. É zumbi, bem da hora, cara. E eles dão voadoras nos cachorros zumbis. É. Mas, assim, é uma cena, sabe? Tá ok. Depois virou Não. Um padrão, né? Não. Atirar, depois no... virou... Tinha nos games até então. Virou Peraí, a exceção. Velho. Voadora no cachorro zumbi? É, já começou aqui a bagunça. Até 2002, cara, os jogos, eles eram bem mais reais, entre aspas, do que virou aquilo ali. Claro, tinha zumbi e tudo mais, mas, assim, a movimentação era mais travada, era um bagulho de sobrevivência mesmo. Tanto é que o jogo o era um survival O básico que Outra coisa do pé da letra, um terror de sobrevivência. Então tinha pouca bala no lugar, tipo, o zumbi tinha que dar vários tiro para matar. É? E uma Mel. pessoa que tinha habilidade <risos> de um ser humano normal. Só que aqui no filme <risos> velho não Mel, tem tá isso. Aqui. Tem a hélice dando chutão nos cachorros, e daí ela vira pirueta, ele toca Mel a foto de Virou um filme de ação, entendeu? É, ele deixou de lado essa pra pegada na de comédia pra trazer uma, uma outra parada, né? Que é completamente é muito mais agitado, o ritmo dele é mais frenético. A trilha sonora tem um, Mason. Tem, um é, tem, Mason, tem o Manson, tem o outro cara lá, esqueci o nome do outro cara, mas enfim, é uma trilha sonora que. Tem várias músicas de rock industrial, tem, tem Slipknot no meio da, da parada, então é estranho. Marco... Tá muito. Tá nem... tá Envelheceu mal também, Meu né? Porque a estética da cena, que é um cara também que fez a trilha. Ah. Envelheceu mal Carabê. também. né cara? Toda aquela estética nos 2000, com câmera lenta, música acelerada, não é uma parada legal. Será que a gente pode limpar mesmo antes de continuar o vídeo? Pode. Parabéns! Então, os poucos soldados é assim, vão morrendo, cara. A Michelle Rodrigues, aquela atriz que sempre interpreta ela mesmo ela é atacada e é mordida. A gente fala, meu Deus, ela vai vira. virar um zumbi. Mas as pessoas não sabem que funciona assim se ainda. Ela, é, ela não pode virar zumbi também, porque se ela virar zumbi, ela vai continuar sendo igual, né? Ela não consegue interpretar um zumbi. Que ela, ela, faz, ela, ela Eu não sei, ela tem um esquema no queixo, que eu acho que ela tem um barbante aqui que prende o queixo dela pra baixo e ela, só, ela interpreta sempre assim, ó. Tô, tô, tô e ela é muito mal, né, cara? Ela é muito mal. Ela puxa aqui, aqui. Ó. E também tem os um soldado esperançoso Que é o cara que acredita que vai dar tudo certo O que acontece? Ele se ferra E aos poucos a gente vai descobrindo mais sobre o que tá acontecendo É, a gente descobre, por exemplo, que a Alice e o Matt Na verdade, eles estavam de complô Pra o t falou que só quem consegue coméria, invadir essa sede da Motorola são os filhos do é. jogar merda no ventilador, entendeu? Eu vou expor ela na internet. Porque ele só... sabia o que era treta. Exatamente, só que aí no meio desse dessa treta toda, o Spencer ficou sabendo disso, pensou assim: putz, o t vírus vale muita grana". E aí ele foi lá roubar a parada para vender no LX, contaminou you. o local. O então Thank aí you, todo mundo ferrado. E o Spencer chega pra Alice naquele papinho meio Darth Vader, sabe? Tipo, vem, vem comigo. Vamos junto, eu acho que E consegue. ela é Alice, ah, porque é inspirado, Alice, né? Ela é esperançosa, Alice, ela quer acabar com o mal que a Umbrella é e ela, ela não aceita ser do... levada pro lado negro da força. E daí o cara que escola, prende né? os caras no laboratório. Tanto que tem um coelho vai, branco, então né? Do lado do laboratório. É ele sai vazado e quando ele tá vazando, ele encontra, velho, um leaker. E essa é uma criatura que foi tirada dos jogos. Cara, assim, cara, é sanguinário. Um é bosta, né? Mas pelo menos tá parecido. Tá é, né? 2002, né, Não tem muito como 2002, ser muito melhor que isso. Mas então funciona a parada ali. É. O cara é atacado. E aí começa uma treta. Porque o e pessoal é consegue se soltar filme. lá de onde o Spencer tinha prendido é eles. É sanguinário. Então, eles primeiro, precisam pegar um trem, trem pra subir um mansão. No meio desse Lembrando trem, trem, deu, que a Michelle de... Rodrigues tinha... Era 16 marido. anos, é, tá? A Michelle Rodrigues, no meio desse trem, se torna um zumbi. E aí, já sabe. Ela faz esse... Não, não. Ela tá com essa... Ela eu tá. Eu, eu achei que eu não ia ataca eles, mas Eu, eu, eu, eu tinha feito 16 há pouco dois, tempo e e aí, eles Um ano acham, antes, eu fiquei até preocupada de de Eles boa, não deixarem entrar, achar entra que minha carteirinha era falsa Eu tinha cara de um criança match, E notando que ele tá com uma infecção Que tá se desenvolvendo de uma maneira estranha Eles integram ele a um tal de projeto Nêmesis. Hum. Já a Alice vai parar em um outro projeto Que a gente não, vai gente, entender mais para é o fato Edson, é que tá? ela acorda depois de algum tempo Em um hospital na cidade de Raccoon City E quando ela pega e sai da, da cama dela no hospital E vai até a rua Cara, a cidade tá Desolada Totalmente Desolada e essa cena é muito massa, porque ela pega aí uma 12 que tem um carro da polícia, ela engatilha, a câmera vem meio isométrica, lembrando um pouco os jogos, começa a trilha sonora e termina massa, cara. Essa cena é muito legal, cara. E ela parece muito um game, tá ligado? É. Não, é da hora, é da hora, é da hora, é da hora. Badass! Aí, Resident Evil Hospital Dito. Galera reiterou que, que não tinha que os personagens. Então, fez uma Só que na questão a parada foi meio mista. Os elogios são por parte pessoal da trama pediu, inicial pediu personagens desse negócio da mansão pontos. e da empresa e do vírus e tudo mais. Toda merda Só que começou. o pessoal fala assim, ele começa muito bem, mas daí da metade pra frente ele vira um filme de zumbi, de chute, corradaria, rock e loucuragem. É, a partir do momento que eles desativam o sistema de segurança lá, a bagunça tá feita. Aí é tiroteio, a parada do terror, o mistério da mansão, tudo isso meio que se perde e fica em segundo plano privilegiando a ação. Só que a treta mesmo com esse filme, o motivo pelo qual ela é tão é polêmico, que ela não lembra que, é que ela, ela é, é uma... Conseguiu dividir uma... uma gente a de segurança de bem treinada. Tipo tem Hulk, gente que assim. curte, porque ele, é um... é tipo ele consegue expandir o universo dos games, ele tá ali dentro do universo de Resident Evil, traz um personagem novo e tudo mais. E tem gente que odeia, porque acha que a história dos games é muito melhor e os personagens dos games são mais carismáticos. Aí a gente vai falar nos próximos vídeos como é que é a história dos jogos, e o que eu tenho que dizer antes de explicar tudo é que ela é bem melhor. Ela é mais simples, tem uns personagens meio caricatos, tipo tá, o Wesker lá no primeiro jogo. Só que a história, essa parada da mansão que eles estão investigando, os mistérios, é muito mais envolvente. Não é essa loucuragem que foi feita no filme. Eu acho que o Paul Thomas hum. Anderson, ou Paul W.S. Anderson, errei o nome é, do é o diretor? É, é, o Paul É o Paul w. Anderson S. ruim. <risos> Ele tem um estilo muito pessoal dele, de fazer essas cenas muito rock e tal, meio clipe, sabe tá? parece videoclipe. E daí não combina com o estilo do jogo. Cara, eu acho que o problema dele é outro. problema dele tá na escrita, tá no roteiro, mas a gente vai poder entender melhor isso nos próximos filmes. Porque Resident Evil é assim, ela começa então, aqui. E ela A censura o nível do de primeiro era 16. Que, cara, vocês vão ver, sério. Sabe qual é a censura Dedos do apocalipse? 10 anos de idade. <risos> E diz que a Capcom que mandou baixar filme, essa Paul censura a Diminuir a violência E cara, depois do sucesso Eles falaram que tem que continuar é Só que a Capcom e Constantino e falaram assim Mano, vamos tentar aproximar esse filme mais dos jogos Que pô, a história do jogo é boa Vamos tentar fazer um negócio bom também Agora que a gente tá mais confiante, que a gente viu que deu dinheiro Que pode dar certo, vamos tentar trazer essa parada E curiosamente pra o primeiro filme Deu mais dinheiro que o Apocalipse, né Lançado em 2004 Resident Evil Apocalipse Foi escrito pelo Paul W.S. Anderson Mas ele estava ocupado Com um grande projeto Alien vs Predador E por isso a direção desse filme Ficou sob responsabilidade do Alexander Witt Que é um é, famoso diretor de segunda unidade Aquele cara não, tem que umas cenas, cenas legaisinhas nesse filme Tem a, é a trilha tem um legal Ele já gravou cenas, por exemplo mas... Vingadores, Guerra Infinita, Piratas do Caribe Cara, mais importante de todos Velozes e Filosos 5 Tá de sacanagem que ele fez isso Bom, sério. Esse cara é foda É um mito, é um mito e você lembra que o primeiro filme termina com a cidade Porra. devastada. Mas como é que isso aconteceu? E aqui eles explicam, Sim, porque Lucas, é um a live eu foi vi. investigar a colmeia. <risos> e daí, cara, eles deixaram a merda acontecer. Porque os zumbis escaparam de lá, infestaram a cidade e virou aquele caos. E agora a solução deles pra resolver isso é muito boa, né? Porque primeiro. É, eles é o Dex tendo falou que fazer os produtores um sempre muro sempre ficam pressão. Não É, é na, naquela errado. época. O prefeito é. da cidade era o Trump. Ah, entendi. E daí ele deu essa ideia de fazer o um muro. Faz sentido agora. Ah, agora eu entendi. Mas na verdade o objetivo. O objetivo dos caras era largar uma grande bomba ali, matar todo mundo e apagar todas as evidências que pudessem incriminar a Umbrella, assim como todo bom filme de zumbis dos anos 80. em meio a esse caos todo uhum. a gente vê cenas incríveis de gente matando zumbi zumbi matando gente até lembra bastante aquele videozinho que tinha no Rio Ah de nessa outro, cena aí, que lembro? aparece cidade, o ex guitarrista do Evanescence né o Ben, Só que ben tem Moody. aquele filtro do né do Paul Anderson que até o Michael e ele lá faz um zumbi o, Carlos. o personagem estava no terceiro jogo é, porque aqui ele é um agente da Umbrella que foi deixado em Raccoon City. Então ele tinha que ir lá fazer uma coisa, deu merda e deixaram ele lá. E ele tem 4 minutos de fama, né? Aproximadamente esse é o tempo que ele tem de tela. Tudo isso? Ao contrário da Jill Valentine, que é uma outra personagem muito querida dos jogos. Apareceu no primeiro jogo, no terceiro. Eu gosto aqui, muito que a cena de é Hillary imitou os movimentos da Star, trabalha na polícia da... e tá voltando Jill. lá na, na cidade pra resgatar o pessoal. E aqui no filme Star significa serviço de táticas especiais de resgate. Uou! E a Jill vai entrar nesse junto a uma galera genérica pra tentar sobreviver. E eles vão parar. E lá a, numa igreja, a Jill que ficou cara, genérica, assim, no igreja fim. igreja aparece um líquido. E daí fala: Meu Deus do céu. E não é só um líquer, são vários líquers, né? Então a pessoa tá apavoradíssima. Só que, cara, quem que aparece lá pra salvar todo mundo? A hélice, ela aparece quebrando a janela com uma moto e agora a gente descobre que ela tem poderes. E não é piada. Foi aí Ela que tem começou poderes a mesmo. E depois tá das experiências moto. da Umbrella, ela começou, velho, a ter poderes telecinéticos. Não, e ela a Alice, até aí voa, uma coisa incrível. Cara, ela entra, até na aí, voando de moto. Ela é o que pior. o Wesker se pior tornou, não de moto voando. Ela a se pior adaptou é o vídeo. Ela vírus. sai da moto dando um morrozinho. Agora precisa dar é esse show-off. Era para ser legal, mas é muito cafona. Jesus, não vontade de chorar. Ela podia cafona. ter um poder assim de e se você regeneração. Isso jogos como eu, você sabe? fica um pouco irritado nessa cena, porque a Jill Valentine parece uma inútil. Reflexos ela faz melhores. Nada. E da hora de começar a morrer, aparece a Alice, a personagem de merda inventado para no filme. Pra salvar o um, um dia, entendeu? E ela salva o dia porque ela mata todo mundo Ela mata o líquido, ela dá tiro Aqui ela tá completamente transformada Ela tá muito e mais berez do que ela estava A Jill no primeiro desse filme. jogo Ela tem poderes, velho Ela não ela é um é... X-Men X-Men Evolution, versão brasileira Vai tomar, Ela não é cara, muito carismática Eles vão parar no cemitério Eles começam uma briga com os zumbis que estão saindo não do é chão a desse filme E cara, é a coreografia não. dessa cena eu perco as palavras. Bota a cena do, do coice. Não, não, não, não. É que eu disse, Sério, ela eu podia ter o um reflexo melhor, com mas usando arma. Aí ah, o Carlos. desviado do ah, bicho. O Carlos ele tava junto com o pessoal ali. Que nem a gente faz o jogo. E esse povo todo é encontrado pelo Nemesis. Lembra que o Matt sofreu várias experiências e tal, e a pessoa ela que podia goleira, ter uma regeneração. Né? Então, cara, o projeto deu certo com ele, entre aspas. Lembrando, gente, um o que o Nemesis dos jogos galera, não é, não é o Matheus Adilson, não, é não, não é jogos, o Matt né? Edson. É, ele é um dos vilões mais icônicos é uma... dos games. Eles Arma trouxeram ele aqui pro filme. Um o grande atrativo desse filme era ter o um Nemesis na parada. E ele aparece com metralhadora giratória, aparece matando um monte de personagem genérico e indo atrás desse grupo de pessoas mas a gente já vai ver que o Nemesis aqui ele tá um pouco diferente, assim. Vamos te falar que é o mas. Agora parece que piorou. Não, Fugindo cara. do Nebers e buscando salvação, essa galera recebe o contato de um tal de Dr. Ashford. E a gente descobre, velho, que esse cara é o cara que criou é o, Dr. o Dr. Bard. Problemas. E ele fez isso porque ele queria salvar a filhinha dele de uma doença que ela tinha. Então ele fez um negócio. Olá, o negócio. É olha é é um lá, olha o retcon depois lá no capítulo falou. final Agora eu é usar isso pra outros entendeu? Olha a maldade. E aí, ele que tá procurando. Falaram que foi ele, ele que criou. Ele aí lá no último filme, que fala ela. que foi o James Bart. Cara, nossa, eu gosto da conveniência do roteiro. Ele consegue achar. A galera via câmera de segurança Numa cidade de um milhão de pessoas Ele consegue achar a hélice, ele consegue achar o Carlos Ele consegue achar todo mundo, ele entra em contato com todas as pessoas Pelo orelhão E daí ele fala pra galera assim, ó oh, pessoal Se vocês salvarem a minha filha Eu tiro vocês de Raccoon City E aí a galera fala o que? Oh, claro, vamos lá. fechou Are you ready to make a deal? É claro, é claro daí, Esse cara que interpreta é o Ashford Depois foi fazer Chernobyl e um monte de outros filmes bons E aqui ele tava fazendo essa merda aqui. Olha, ele começou como se ele evoluiu como cientista, né? E o pessoal corre atrás é. da feira do Dr. Ashford cara é muita teta porque ela está se filmando para fazer um vlog para depois poder incriminar a Umbrella. Ela quer registrar tudo. Ela é uma YouTuber. É a Terry Morales, ela é tipo ah cenas incríveis no, no, no colégio com os a Lisa, tá né? zumbis, ah, eles conseguem Meio Bem Bender Dr. Também. Ashford. Eles vazam com ela lá para o ponto de fuga. Obrigada pelos gift subs, Guilherme. A magia da Umbrella que quer colocar frente a frente a Alice e o Nemesis. Porque eles dois são frutos do mesmo experimento genético. Só que cada um se desenvolveu de uma maneira. Eles têm os mesmos poderes. Só que um é feio e a outra é muito bonita, que é a Mila Jovovich. Né? E quem ganha essa batalha? Vamos ver. E vai tá ter a mano na, um, na pomada. Ah, acho que... Sei lá, vê fumando o tipo um cigarro, de fanfic e, que andando. eu escreveria com 12 anos de idade. Esse filme aqui tem cenas que dá vontade de enfiar uma caneta Bic no olho que elas são terríveis A cena da moto quebrando a janela é tenebrosa Mas elas vão piorando Porque tem um cemitério ele, que, que é muito fita, ruim E depois na escola é muito palha E cara, tem uma cena que, meu Jesus amado A hora que a hélice vai invadir o ponto lá do helicóptero Onde elas vão fugir, lembra disso? Sim. Que daí ela começa a dar um chute nos... nos... Cara, usando capacete de moto. Me diz, me diz por que um agente especial usa capacete de moto. Não, mas o que mais me incomoda é que o Carlos dá um chute no cara que tá usando capacete de moto. Tem a cena da moto, escola lá que tem as crianças zumbi. É da Não, hora. O que ele tem no pé dele. As crianças zumbi. E depois, cara, tem um momento que os agentes de capacete de moto apontam a arma pra ela e falam, parada aí! E daí ela, para aí, tá Aí ela vai imitar e ela, a cena do pouco de Joga a arma no chão. E quando ela joga a arma no chão, ela deixa a arma é, cair isso, e ela faz um do movimento do que não mano, tem nem pé nem cabeça. Porque na minha cabeça Só demora muito pra fazer. Isso. Mas ela faz bem rápido, Quem? os mongolão tiram nela e eles morrem. É que ó, tem superpoderes okay. E essa é uma característica desgraçada De todos os roteiros do Paul W.S. Anderson A partir de agora Que tudo que não faz sentido É justificado da seguinte maneira Tem superpoderes Sempre assim, cara E, e isso clones. me deixa puto, velho Eu tô brabo, mano E essa luta do Nemesis contra a Hélice ela me incomoda muito também, porque ele não estabelece tão bem esses superpoderes no roteiro. Depois vai e ter aqui é muito clones. difícil, mas é muito difícil de comprar que aquela criatura gigante tem exatamente o mesmo poder que a Alice. E aí eles dois começam a lutar e eu não consigo levar a sério okay. aquela criatura que tem um trolhão de um braço desse tamanho assim. Ele dá um soco na Alice e ela faz assim: ah! Ah! e daí ela defende. E não tem É o tipo de fanfic caminho. que eu escreveria com cena, 11, 12 ainda. anos de idade. Porque esse grande monstrão, que visualmente é amedrontador, ele chora. É, Ele não chora literalmente lágrimas saindo do olho, mas é. ele se emociona, é visível a emoção na cara dele. Eles é. ah, se lembrar, ele reconhece ela. consegue consegue se lembrar. Ou disseram ele, que no, na novelização fizeram? que fizeram, é tá o cara melhorou muito o uma hora roteiro, que ele chega assim, num, num negócio de ferro, assim, e ela tem que finalizar ele. O cara até fala, finish him. Finish him. É uma referência ao filme Mortal Kombat Dirigido pelo mestre Paul W.S. Anderson E daí ela e começa eu, a dar tipo uns pulinhos, dar um chute, assim, um um chute e Parece um o cancão, sabe? Ela, um cancão. ela vai dando chute até que e ele cai Street no negócio Fighter. Toda a cena desse filme é tenebrosa E quando eu lembro que eu jogava Resident Evil 3 Lá no Play 1 e amava o personagem Tinha medo dele Mas e eu lembro da Milo, que tinha a Milo, eles tinham A Mila é um mito, é alta pra E o ator que pegaram, ele tinha, sei lá Dois metros de altura Esse A diferença entre eles ficou pequeno Por isso que a cena é o tão... Eles decidem que ele Tô vai perto. ficar ali E vai se sacrificar para que a Alice O Dr. Ashford, a filha dela E todos eles possam sobrevoar ali Vazar da cidade, entendeu? E a Adil, como é que tá, Adil? Não, é da hora, que diz que, tá que na novelização tá, tá junto, da hora tá ali, o... E o Esse roteiro, o tá né, do Matt pessoal. Edson E eles não fazem nada assim eles estão junto com o pessoal Ah, junto, junto, junto, então ele tá junto com o pessoal os heróis escapam e é a bomba É tocada na cidade E só que, velho Essa onda de choque Da de explosão Derruba o helicóptero Da galera E a hélice cai E ela é capturada Pela Umbrella E ela acorda Num lugar lá Onde eles estão testando ela Fazendo experiências Olha o Dior, amor, E daí, quando amor, ela sai Daquele lugar velho A gente vê Que, mano na, na verdade vida também, Ela né? tem super poderes Incríveis Porque ela consegue Mexer telepaticamente num carinha até sair sangue do Nossa, olho. E mano, do... Quando não, vi, não, O carinha isso, tá vigiando ela pelas câmeras de segurança. E ela consegue atacar o cara e não faz sentido nenhum isso, gente. Ela olha pra câmera de segurança. E como ela sabe que tem uma pessoa, pessoa ali? Monitor, ela olha pra câmera de segurança e fala assim... Ah, não, não acho você que aconteceu no... alguma você coisa você ela sabe. Mas mas lado, mas mesmo assim, o podia brum, cara podia apertar e vir pro outro lado, foi no banheiro. Você vai morrer. Só que eu gostaria que ela fizesse? Tipo um magneto, assim, que ela pegasse com a mão. Tipo de jingri, ela fazia... Uau. É. E, cara, daí a gente acha... Puxa, não, agora ela escapou. Mas, na verdade, eles ativaram o um projeto, o eles... Alice. Ela podia ter é, atacado verdade, um bagulho. Ela estava toda um tiro, planejada. Pegou... E aí vocês perguntam assim... Tá, mas aí, Os caras jogaram uma, uma arma bomba numa cidade. E destruíram um uma cidade na inteira. Câmera, isso porra, não pronto? nada? Não, porque depois a gente vai entender que eles conseguiram encobrir isso. E eu não consigo entender, velho. Eu nunca na minha vida vi uma empresa que conseguiu explodir uma cidade e sair. Beleza, não entendo, não dá. A gente já viu muitas, muitas empresas explodirem em cidades e serem processadas, bicho. É. Mas saí, lembra dá, funciona. cara? E aqui, Brumadinho, você lembra de Brumadinho? Lembra quando seu cavalo? Tá, tudo bem, não, não faliu a empresa, mas eles tomaram. Valeu pelo tomaram Receb Maurício. Então, ele tem que ações Tamo se junto. deu bem, quem não comprou se deu mal, mas fato é que os nossos amigos da Umbrella conseguiram convencer a mídia de que isso aqui foi um novo acidente nuclear o pior desde Chernobyl. Onde o Dr. Erford trocou tá, tá ali, caraca, tá tudo interligado. É, rapaz, quem diria? Resident Evil 2 Apocalipse fez 30 milhões a mais que o um antecessor. E aí você vai perceber que os filmes aqui, cara, eles ah, vão perdendo ele a qualidade. Mais. Mas a bilheteria realmente Mas a, o, <risos> o orçamento foi, foi muito maior também. Eu não entendo como é que isso pode ser possível, porque esse filme o aqui, cara, a crítica percebeu que ele era muito ruim. E esse aqui é ruim mesmo, porque o primeiro tem coisa que se salva e eu acho legal. Eu Inclusive, eu falei filme. já no podcast eu de gosto. filmes que envelheceram mal e de filmes ruins que eu gosto. Não, eu não eu que eu gosto desse primeiro mal filme, não, eu acho eu ele acho bacana. Que ele... Só que esse segundo aqui, ele, ele é não filme, um filme independente, né? tem como defender. Cara, esse segundo aqui, na boa. o roteiro foi feito daquele jeito, né? Paul W.S. Anderson sentou na caneta bica que rebolou no papel, saiu esse roteiro safado, <risos> do cara, que não explica nada. É um roteiro Escreveu que com a não bunda, dá né? explicações Por que, que o Matt é infectado de uma maneira diferente, não sabemos. Por que, que as coisas... Como é que a Umbrella fez pra encobrir isso, não sabemos. Esse roteiro, ele deixa de lado o desenvolvimento Podia dos personagens Podia ter melhorado da isso, história, cara. É pra isso. Pra focar em tipo, cima, ah, de Tipo, ela não tem tanto poder assim, do cara, esses chutes. Um zumbido cara dando coice zumbi, do cachorro zumbi entrando. Da moto, e em vez toca. dela matar o cara com telecinese é tinho, pela, pela câmera, ela podia dar um assim, tiro na câmera, terror, tal, segurança um ali, um Mas tiro. isso aqui ele jogou tudo isso fora e falou, vamos meter o rockzão para a e vamos dar a karatê, velho. E o pior, aqui foi onde os poderes da hélice chegaram nesse nível que eles não deveriam ter chegado. Não deveria, poder telecinético Eu não, por botar isso aqui? Cara, no terceiro filme você vai perceber que os poderes e todo o roteiro... Ele dá uma alavancada assim na loucura que é absurda. Não, aqui ele abriu a porteira do inferno e todo mundo entrou correndo lá pra dentro, cara. Sério, no próximo vídeo dessa saga, você vai ver a loucura chegando a um nível que... Ah, agora o misericórdia. Como é que o homem escreveu isso e ainda ganhou dinheiro, velho? É o que eu, tá eu falo, o lindo, cara tá escrevendo vamos, vamos, uma fanfic vamos. tá sendo pago pra isso, igual o Andrew Deb com a ah, série então, também. Então é especial. se você gostou do vídeo, dá um like, maroto, se inscreve no canal, Marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você gosta desses filmes? Se você gostar, eu vou aceitar, tudo bem, eu tô uma pessoa mais calma Gente, cala, se inscrevam gente. lá no é, canal Filmes e vocês são inscritos, que eu acho vocês comentarem difícil. aqui, Se elas querem ou não que a gente fale sobre os games, porque enquanto a gente tava falando sobre esses dois filmes, a gente queria ficar puxando referência dos games o tempo inteiro, só que aí o vídeo ia ter 117 minutos. Então, acho que assim, ó. Se as pessoas querem que a gente faça um vídeo falando da história dos games e por que as pessoas gostam comenta. tanto, comenta aqui embaixo, que daí, quem sabe, a gente faz. A ah, gente eu vou espelhar os filmes aí, qualquer né? hora então, a gente vai, vai assistir. Vai ter meta de que like, pode. caraca, já larga a meta aí. Não, depois eu falo. Então, ó, aqui, ó. Enquanto essa meta não sai, vai lá no nosso Instagram, nosso Twitter, segue a gente e tudo mais. Escuta o podcast do canal P.W.E. sempre com assuntos semanais bacanas demais. É muito divertido ouvir isso Vamos aqui. Vamos pro velho. próximo, Cara, gente. Agora, assiste outros vídeos aqui que eu vou ali com. Com a Dil e com o Carlos, eu vou ali almoçar Almoçar, uhum, sei Vamos pro próximo, vamos pra parte 2, sem, sem enrolação Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel E esse é o canal PeeWee Sabe qual saga voltou, Léo? Ela mesmo, Caramba. cara A saga Resident Evil Então é tão temida voltou mas, se você ainda não viu a primeira parte, clica nesse negocinho aqui em cima ou na descrição. Assiste e depois volta pra isso aqui. Mas, se você acompanhou tudinho, que nem um zumbi, tava esperando, ansioso, com fome por essa parte uh, tá do O Batata falou: a Kim Mart, tadinho. Já veio esquecida o like no aqui, 5. 5 que deu muito trabalho fazer esse vídeo. Meu, Aliás, eu não sei qual, um qual era. Eu... Nele, se ele voltasse mais uma Matriz inteiro, menor, a tá assim, que nem Marte. Mesmo, né? porque os arquivos corromperam. Então, por favor, eles podiam pelo menos já deixar o contrato dela pronto pro próximo filme, saca? Resident. Porra! Tu acha que foi uma maldição, uma mandinga que o arquivo comprou? Por quê? Porque a gente falou mal dos filmes. Será que alguém tá tentando derrubar a gente? Eu acho que sim, cara. Acho que seus fãs dessa franquia, eles são fiéis. O Léo a Alice hora, devia ter um poder parecido com o da Eleve. De localizar elas são as que melhores coisas da do da mundo loja. ou as piores. Mas uma coisa que de fato é a melhor é a loja é. Toys for Fun. Que grande é Toys é for Fun. Manda uma publi post aí pra nós, gente. Cara, o atendimento da Toys Far Fun Vamos fazer um public aí. As condições de pagamento são uma barbada e os Vou caras passar, têm novidade o tempo inteiro. Eu não sei, o estoque deles muda a toda hora. Eu não sei que apesar das críticas negativas, Resident Evil Apocalipse foi um sucesso de bilheteria. Como? não sabemos como mas ele foi um grande sucesso de bilheteria começou a construir ali uma base ligada Red Blood pelos 20 meses e vendo de sub. isso né como a gente sabe bilheteria crescente continuação à frente gostou dessa esse o desânimo dele foi amei ótimo. e gostei amei Ficou ótimo né e esse gênio Paul W S Anderson retornou para roteirizar o filme ele não voltou para direção cara mas ele voltou com esse texto brilhante deixando todo mundo que é fã dos filmes Felizões E as pessoas que gostam dos jogos como? Muito preocupadas Já avisei que vai dar merda isso Extinção Lançado em 2007 Uma com a extinção direção que não do é Russell mais... É um cara indiano. <risos> <Pois> é. <risos> que, que bacana essa maneira de falar o nome e dele E com o texto do Paul W.S. Anderson Resident Evil 3 A extinção se passa um ano após o segundo filme a história nos mostra que depois da contaminação Começou. de Raccoon City, o T-Vírus rapidamente se espalhou com por pelo mundo inteiro, transformando assim o planeta em um Bom, grande esse filme Mad filme é horrível, Max, ele entendeu? é muito ruim. Virou tudo deserto. Mad Max com zumbis. É, é Mad Max com zumbis mesmo. Era, a inspiração deles foi Mad, Mad Max. As na Terra, velho, influenciaram até os líderes da Umbrella, porque agora eles vivem em bases subterrâneas. Eles estão lá presos, porque em cima não dá pra viver direito, é cheio de zumbi, não tem suprimento, cara, é um caos. Isso é uma tá merda! Agora, é eles uma merda! Filmando, o Esse negócio de é pós-apocalipse encheu o um saco também. Porque, como eu eles não estão que que querendo pariu. curar a parada, a gente vai descobrir no futuro porque não, eles estão querendo domesticar. Eles é um plano bem legal assim de pegar o zumbizinho, ensinar ele a encaixar o quadrado no quadrado, a bola na bola, o um triângulo no um triângulo. Parabéns! E quem tá pagando de professor infantil é o Dr. Isaacs, que tá ali encarregado dessa missão. Ah, eu gosto desse de ator, eu gosto do Jora. Um Jora Mormont. Que seja capaz de quebrar o T-Vírus, assim como aconteceu no corpo da Hélice, entendeu? E aí, por, o que, que ele tá fazendo pra chegar nisso, Miguel? Fazer clones para tentar chegar o mais perto possível do sangue da Hélice, sangue esse que vai fazer com que os zumbis sejam inteligentes. Caraca, eles vão fazer clones, pegar o sangue dos clones, criar um vírus, domesticar os zumbis? Isso. E daí, o que, que eles ah. fazem? Eles pegam os clones da ES e colocam em várias <risos> tarefas. É. Tipo a ah. Olimpíada do Faustão, sabe? Vê se tu completa isso aí. Não completou? Não, é um clone bom. Joga fora. Cara. É, que a Hélice, ela virava Donkey Kong em três horas, né? Então é. eles botam todos os clones pra jogar Donkey Kong. Quem virar em três horas tá aprovado. Mas ninguém vira, entendeu? E aí começa aquele problema. Porque o Dr. Ajax ele quer de toda maneira capturar a Hélice. E o Wesker, ah. o nosso grande vilão, ele fala assim, não, meu. vai fazer Esse ator um clone, aí é o Jason um Ele foi Daí o primeiro Wesker dos rego, filmes. Não Western é o mesmo do... Ó, oh, esse filme aqui... Que, pra ser sincero, eu prefiro mais do que o segundo. Até Sou porque ele dá um raquível. salto de qualidade estética. Ele tem esse lance da areia, esse lance do meio Mad Max, tá ligado? É o Mad Max, mas né? como Mad Max, o que Roberts né? o, o quarto filme. <risos> Mas ele o terceiro é, mais é o Jason Omara. então eu gosto mais desse não mas ele tem outras qualidades também cara porque como eles estão no deserto o, o diretor o, como é que é o indígena o <risos> seu Exatamente. <risos> ele usa planos muito abertos, assim, sabe? Da Alice andando no meio do deserto e tal. Ele realmente consegue transmitir a ideia de que ela tá sozinha naquele mundo. Isso eu acho bem da hora. Claro, e o mundo os, foi os pro caralho. Eu gosto mais de cor, sabe? Acho ele esteticamente melhor. Porém, né, cara, tem o nosso amigo Paul W. S. Anderson. Claro que ela tá sozinha e tal. Então ele meio que enfrenta chora Aqui vai ter poderes mentais. Aqui vai ter clone. Aqui Fala vai ter que... Mad Max. Aqui vai ter conceito o Chegou a um ponto de juntar tudo que uma Porra. criança gosta. Tem zumbis, clones, poderes mentais Um uhum. mundo devastado Virou um filme de tu criança tá errado. Tá errado. Calma que a gente tá só no terceiro filme Já viu, né? Enquanto isso, a Alice virou um motoboy E fica percorrendo os motoboy Estados Unidos Motoboy ou motogirl? Girl, Cara, ela perdeu o que você Sam Porter Bridges do Death Strange. Bacana, e lá ela encontra Nossa, um caderno, daqui a pouco o Paul Anderson vai falar, mano. Ela um lugar chamado Arcadia. Vou processar um o Kojima. Eu que inventei um essa porra, bacana, entendeu? Que Só que, cara, quando ela chegar lá, acontecem muitas tretas. Entre elas, ela encontra um grupo de sobreviventes. Aí o olha, e esses sobreviventes ah. são atacados por corvos, zumbis corvos que comeram zumbis e viraram corvos. E vocês sabem que nesse filme tem a participação do ator que fez o Johnny Cage no primeiro Mortal Kombat? Caraca, isso parece esqueci muito esqueci o nome pegou, dele mas agora. Felizmente, a Alice deu um salto. Mas ele é um dos carinhas do comboio. Do segundo hein? filme pro terceiro. E aqui ela é oficialmente a Jean Grey dentro de Resident Evil. Jean Grey. Nossa, então mano, ela chega lá, usa poderes ser... telecinéticos, só falta ela fazer assim. Pra ser sincero, me incomoda um pouco ela só usar a mente e não usar os movimentos de mente. Eu pensei que você ia falar que é eu ia querer fazer um live, live action de Death Stranding fala isso, não. É, eu sinto falta também um negócio <risos> meio, de Uma pegada assim do Doutor Estranho, de Grey é, né? é, ferrado, é o Linden Esp, isso mesmo. Esse grupo o... de sobreviventes eu E acordo... ali a gente vê pela primeira vez a Claire Redfield, outra personagem importantíssima dos games. A personagem herói do segundo game tá aqui? Exatamente. E ela foi bem aproveitada? A gente já vai falar sobre isso, fica com calma, fica com calma. Mas falando em bem <risos> também tem o Carlos aqui ah, eu... O Carlos do Resident Evil Apocalipse Não sei se tu lembra dele, porque ele apareceu um pouquinho naquele filme Eles esqueceram dele lá naquele filme, mas lembraram que nesse Ufa Depois que a Alice salva o dia, ela começa a conversar com os sobreviventes é o... Falando sobre Então, arcar, o ator do Johnny então, Cage, ele lá, aparece cara. naquela e parte da torre logo, Que estão... E daí eles o pessoal estão... se junta pra ir Só que tem um problema, cara Como a Alice Su... usou tipo, seus subindo poderes na torre matar A um ela juiz. conseguiu localizar ela com um grande satélite <risos> Às vezes parece piada, né? Parece <risos> Mas não é, sério Ela usou os poderes, daí cara, eles viram lá de cima assim, babababa, Deu um zoom assim Fala assim, cara, temos que pegá-la <risos> E pra isso <risos> que eles mandam cool. um container meu amigo É o cowboy, ele dentro, É o cowboy cara, sério, deve ter uns 600 zumbis num container desse tamanho assim, ó. Exatamente, cara O Dr. Isaacs mandou todos aqueles Deixa zumbis na montagem de Lego Eu vou Pra pausar. ir pegar a hélice E nesse meio tempo, ele também foi até um local em um helicóptero E ali começa uma treta, tá? Porque primeiro, o Dr. Isaacs tenta desativar a hélice Por um chip, um mecanismo que ela tem dentro da, da cabeça dela entendeu? Que teoricamente, quando eles apertam, ela desativa então por que que não desativou antes, caralho? Cara, só que aí tá. Beleza. Precisa não localizar não se... ela eles pra desligar é a porra do chip? Mas com muita força de vontade e muita safadeza do roteiro. Ela simplesmente consegue ah, fazer mais força e ela se liberta não, daquele não, sistema. Wi-Fi não, não. Wi não tá pegando. Ela, só do sistema. ela consegue quebrar um chip num satélite que tá na estratosfera! Nossa, eu não lembrava disso. A, a merda, porra! Só uma coisa, galera, eu não lembrava eu não sei se disso. Acho que minha mente não que eu, te eu não vou entender como é que são as camadas ali, mas alguém me ajuda. Fica lá e É controle da remoto, tem que estar perto. Melhor assim. Acertou. Nossa, piruel. Cara, a gente chegou num ponto. E Resident Evil tem um personagem que tem um poder de destruir um chip num satélite. Foda, né? Como é que chegamos nesse ponto? Como é que deixamos chegar nesse ponto? <risos> Foda. Depois sim, que ela sei. destrói o chip, mano, essa mina fica insandecida e ela vai atrás de outras Isaacs. Porque ele tá lá pertinho, cara. Ah, é né? só ela chegar chega, lá e matar o bicho. Que e morreu. ela vai correndo, que nem uma doida, velho. O cara começa a fugir, entra no helicóptero e sai vazada. E quando ele tá indo embora, velho, ele ainda é mordido. Olha só, ele é mordido. Então, cara, ele vai ser infectado, não vai? Vamos descobrir. Pobre subir. do cara, uma Cena bem memorável, só um o Paulo detalhe. Que Pedro, Pedro bacana, me dá no tá chique. Quem lembra pistola, desse meme? E a cena fica câmera Muito bom. Melhor que o filme. Começou a câmera lenta nenhum. também. Olha, ele encheu. Chegando na base, o Dr. Eilert tá não é, infectado, não sei que ele que tá com achei. muito medo. Então Ela mandou um alborguete, né? Ele a inventar antivírus, você assim, parece um doido, parece com um um doido, parece um doido de cabeça, toma nos Aldinas, sabe? Toma os, um de de cabeça, <risos> toma, os memes do que of e daí que que acontece com ele, cara? Ele fica super infectado e vira um monstrão chamado Tarment, dos games. É o Tarrant. É do o time, der, mas ele vira uma tênis é inspirada né? tá no monstro dos games. Eles tentam. E é impressionante como os roteiros de Resident Evil gostam de trazer, é, sabe, soluções inteligentes que saem assim, da mente do Paul W.S. Anderson Sim, e elas perdem paraquedas aqui um como uma grande solução. Né? Então, tipo, agora um. o sangue da hélice, nesse terceiro filme, ele virou a solução prática. Eles aquilo, têm satélite, mas eles têm um helicóptero. The whole process of domestication, the is the key. Tu entende isso? Não, e outra coisa, os poderes dela também, né? Tipo, às vezes ela consegue usar um poder fodão, às vezes não consegue usar tanto. Sabe, não tem como quantificar o quanto ela é poderosa. Sabe o que quantifica isso? O roteiro preguiçoso. Esse roteiro safado. Acho que eu roubei tua frase. Eu divido contigo. Alice e companhia encontram onde dura, tá a base amigo. da Umbrella. O que, que eles fazem, cara? Isso é um plano maravilhoso, que é invadir aquilo lá. Pegar o helicópterozinho e vazar a parcade. Só que pra isso, cara, não vai dar, não vai ser fácil, porque tá cheio de zumbi em volta. Então, cara, sujo o Carlos, que tinha sido mordido. Então ele fala assim: vou me sacrificar. O cara não que fez nada, meu. nunca não fez nada. E o grande momento do cara ah, é Ah, momento... Guilherme, Mortal ah. Kombat do Exatamente. Paul Anderson ele é bom o primeiro. O primeiro é combustível não. vai lá, capota, vai Depois do Silent Hill, um não, aliás, maconha, é o meu. Cara. Filme favorito de. de ah, o é, um cara que de fuma de droga de também de tem mais é que de que morrer, videogame de depois é o Eu adoro sim, sim. aquele Mortal Kombat. O primeiro Você de 95. Você vai morrer. lembro do. O zumbi pra todo lado, parece final do ano da Globo. Cara, Capitão esse de difícil, gente feliz, Copacabana, felicidade. O que acontece, cara? Todo mundo chega lá, pega o helicóptero e vaza. Todo mundo, exceto o Aerys. E o que Aérez, acontece porque, quando você mano, fica fazendo a piadinha de que, que a, a erva, um é ela quer maconha. descer lá embaixo Pô, e não, não sai. Não E é o Chegando lá, nervoso. cara, Ela encontra um tanque, tipo aquele do Wolverine, que tá lá dentro, cara, uma clone dela. E daí a gente fala assim: "Ela ah, vai ter uma irmãzinha?" Não, porque ela cai no chão que nem merda assim. Graças Corta a Deus. Ou não. Depois de se encontrar Ainda com o seu bem. próprio cadáver, versão clone, a Alice Valeu, Pireta. Obrigada pelo restante. O Dr. Isaacs completamente ah, escroto daquele jeito, sabe? Tarrant, Isso, Tarrant sim. ruim. Uma grande batalha ali. Uma batalha que tem. Poderes telecinéticos, cara. Tem, tem chute, tem, tem, tem, tem suco, tem tentáculos, cara. Tem de tudo. Tem até um. Olha aí, ó. É que a que Alice ajuda, e ela. o Vecna, é, não, porra. A morrer, cara. E aí ela se aproveita. Que Olha os Duffer Brothers. Solta no chão daquela mansão. Ka, ka, ka, a única ka, ka, ka, ka, madeira ka, ka, ka, ka, ka, solta em toda a, mansão, né? toda a mansão. Tava bem ali no pé dela e ajuda ela a conseguir escapar do Dr. Isaacs e parar em um corredor de lasers e dele Ele tá mais pra Vecna mesmo do que. E aí, aí os dois estão cara, Os dois vão morrer, porque os e ela vindo, é a Eleven E ela hein? tá disposta a se sacrificar cara. Eu disse, Não, eu vou Ela é a zero, isso, né cara. Porque E o nós Os dois morrer um... aqui, então Só que, cara, aqueles lasers ah, vem, foi o spoiler, Eles matam paciente. o Dr. Isaacs E quando eles estão, assim, ó Chegando bem pertinho da Alice, Mas eles estão aqui, ó a clone dela, aquela mesmo que estava morta, na verdade ela não tá morta, coisa nenhuma, ela tá viva. E ela para os lasers bem na hora. Ela foi esperando, entendeu? Ela não morreu, só tinha faltado potássio para ela. Daí ela comeu uma banana e tá bom. <risos> Excelente teoria. Meu Deus do céu. E depois um tempo ela se liga no Skype com o pessoal da Umbrella e fala: agora eu, eu vou me vingar falar. de vocês com os meus clones. E aí brota clone de tudo lado. Tem 200 clones de hélice e agora eles vão ir pegar o Wesker! Zumbis! Final do mundo! Podem ser cinéticos! Clones! Exército de clones! Que filme é esse? Não sei! Resident Evil 3 da Extinção superou a bilheteria do filme anterior. E aqui aquele padrão de aumentar sempre continua, velho. esse filme aqui, E cada conforme vez, aumenta, mais o orçam... um é, aumenta tá a bilheteria, aqui, cara, aumenta o orçamento, Uau, aumenta os clones, aumenta positivo, a megalomania. Assim, né? então, o pessoal não gosta muito da trama. <risos> a trama é ruim, entendeu? E daí é umas coisa muito desconexa. É, é personagem que tem tal poder, porque sim, e ele tem o sangue especial. Um jubi bandou. Porque, sim, Quem é... não sabe fazer, copia é é mesmo, né? Cada vez mais ação. Isso é Resident Evil, entendeu? A franquia ela vai deixando de lado. Guilherme, as a Guilherme, os elementos na que ela apresentou lá no primeiro filme a, a trazer ponto novos alimentos então, traz mais poderosa, Vai diminuir de mais 16 clonagem, anos para primeiro colores. filme. A coisa vai crescendo, crescendo, dez crescendo dez e se esquecendo do, do, do que aconteceu do lá no início. E isso Tudo desagrada. Porque é não é um filme realmente em conversa anterior, tá ligado? Ele continua a história, mas assim, tem personagem que meio que eles esquecem que tinha. Aqui, por exemplo, a gente falou da Claire. Eu perguntei a ela, vai ser que nem no jogo, cara, a Claire não faz nada. A Claire não faz nada. Ela tá no filme só porque eles queriam colocar uma referência pra quem gosta dos jogos. Dizer, ó, oh, o personagem do jogo lá. Esse é, cara não é tipo isso. mais nada Era melhor não, não ter colocado, te era melhor ter mantido nada. o Exatamente. enredo o inédito. O filme ainda recebeu alguns elogios na direção. Que tem algumas cenas de ação que realmente ter são melhores do que as cenas gravadas pelo W.S. Tava Anderson. Bom. Calma que a gente vai chegar em muita câmera lenta. Mas não deu jeito, né? Aqui a gente já começa Desculpe. a perceber que para você assistir Resident Evil <risos> e curtir, poder aproveitar a experiência, você tem que desligar o seu cérebro um pouquinho, entendeu? Vai lá, você vai ver umas Essa cenas de ação legais. Boa. Vai ver um uma, cinema, umas correrias, né? um tiro em zumbi. E é isso aí, mano. Agora Lincoln o sexto Charm. nem Apenas a pipoca tudo bem Apesar de ter deixado esse belo cliffhanger no final O cara não sabia se ele queria também. fazer mais um filme Porque o, o Paul WC só achou Bom, vai acho terminar deu. no terceiro filme e não vamos mais ver nada Só que como fez muito dinheiro O pessoal falou, cara, tem que fazer mais um Eu quero encher o bolso E daí ele começou a trabalhar no roteiro de Resident Evil 4 O Recomeço Primeiro não filme 3 Pelo inclusive. sucesso de Avatar, que lançou o 3D e tal O pessoal resolveu fazer esse filme aqui em 3D também Usando a mesma tecnologia de Avatar ou oh, oh, oh, oh. a trilha desse filme, lançado em 2010 com o Messi Paul é WS Anderson, eu gosto Anderson, desse filme, do quarto, vez, também a direção. Filme. Resident Evil 4 é melhor, com... que dois Evil 4, Não, melhor que o 2 e o 3. Resident Evil 4, o recomeço se passa 4 anos após o filme é anterior. Bem... E o enredo aqui nos apresenta ali, a L, assim, se chegando é a Tóquio, aquela base da Umbrella com a qual ela fez uma videoconferência, lembra? É bom que Ela Matos chega os lá com se seu exército de, filme. de clones. Ah. E a mulher toca os aralhos. Né? Não, cara, ali eu vou ter que dizer que ela assistiu Naruto. Porque o que ela faz ali, Naruto, cara, Naruto Sasuke, Sim. Samurai, X, ela faz aquelas ah. coisas. Ela mete justo? Que falou que é o pouzinho apaixonado pelo dinheiro, mundo. né? Causar o apaixonado pela bufufa que entrava. Ele escapa do local e tá crente que a hélice tá lá embaixo junto com os clones. E daí o que, que ele faz? Ele toca uma bomba atômica em Tóquio e explode. O Wesker baixinho. Tudo velho. O único que foge de lá, sabe quem é? Quem? Então o eu também Veloso posso Firosos. fazer o Wesker. Sai de lá dando direito na explosão. Incrível. Mas essa cena só tá, tá excluída. Entendi. Por isso que ele aparece no Velozes Firosas 9. Assim ele voltou. E cara, olha que loucura, velho, ela não tava lá junto, ela tava na nave que o Wesley tava fugindo E daí ela chega e fala assim, otário, você vai morrer E daí ele fala tá assim, os eu clones sabia que ele aqui eles Em 5 minutos de filme, acho que é por isso que eu... Um que eu, mais alto, eu, tenho eu, eu tenho um apreço isso por esse filme, porque matou os clones e uma no Gente dela E tira os poderes dela, cara, agora eles... ele injeta um antivírus nela É, né? agora não tem mais poderes, ela voltou a ser um humano, acabou o filme, poderia que ela tá prestes a matá-lo, velho. E antes que ele vai morrer, todo mundo vai morrer, aquela treta toda que acontece, né? ele perde o controle do helicóptero, cai no chão, tudo explode, em câmera lenta, a musiquinha toca. Aí, coisa 3D. Caraca, essa é a cena que aproveita o 3D ao máximo. Porque, assim, Pô, é o 3D de vidro, é bem feito, é explosão, cara. São corpos filme. voando, é um fio de cabelo que passa assim. E deu-se a entender que o Wesker está morto. A hélice ficou sem os poderes e caiu também. Ela morreu? Claro que não. A hélice Mas sobreviveu. agora ela tá sem poderes, e pelo dali, menos. A ela começa uma jornada para chegar até Acho que a por isso também jogar. que eu gosto um pouco ela, desse via filme. E de rádio de possíveis <risos> sobreviventes consegue chegar lá não ela tem clone, não tem é clone, não tem superpoder claro. ela consegue ir de aviãozinho até Arcádia e chegando lá é uma tristeza Poxa porra, não tem nada cara tem um monte de aviões abandonados e que... me agradar Claire só com chocolates Redfield entendeu está de volta Tirar aqui cara eles vão e usar bem. também ah, pode ser que sim cara que ela aparece ali com um dispositivo de controle de mentes e agora ela tá Completamente louca, o ela começa a matar com a hélice, entendeu? E a hélice Gil. consegue libertar ela disso. Mas Nossa, o Geru, o, o helicóptero caiu. A hélice também. Ah. Por que dispositivo de controle de mente, gente? Aonde que nós vamos parar? Eu vou te falar que uma que coisa, isso tem cara. Jogo. Você vai vir comentar aqui embaixo. Ai meu Deus, vocês são muito bons. Eles pegaram que a aranha que controla a mente de Resident Evil 5 e a Jill Valentine usava. Sim. Mas isso não é legal. Não, não. quer dizer que porque tá no game que é legal, tem coisa no game que é uma merda. É. E aranha que controla a mente, é. me desculpa, meu amigo, mas me é uma pai. merda. Eu é tenebroso! Eu acho que é mais um daqueles momentos em que a gente precisa botar a mão na cabeça e pensar... Isso é demais! São muitos artifícios novos. Quem sabe a gente não volta lá pro começo? Mas com pelo história, menos mataram um os clones! Pelo menos tiraram os superpoderes! Vamos inserir Controles de mentes. Inserir Vamos focar poderes, no positivo, gente! Isso vamos subir a vamos, energia! Volta, aqui? aqui. Bom, zumbis! Mundo Mad Max! Poderes telecinéticos! Clonagem! Exército de clones! E agora? Controle de mentes? Controle de mentes agora! Não, mas a gente pode riscar o clone. Daqui a pouco a gente retorna pra ver se evoluiu! Mas a Alice é a hélice, a gente pode que ela que consegue libertar a Claire do controle mental. Só que tem um revés, a Claire ficou com amnésia, agora ela tá com Alzheimer e esquece das coisas. A coisa Alice também Clédia. teve, então é. tem que ter paciência com, as meni... com a menina. Que você? Cara, eu chego a concluir que qualquer pessoa pode escrever um roteiro. Bacana, mas as duas vão juntas até Las Vegas num avião ah, teco, teco. Chegando lá, caras, elas descobrem que na verdade a Arcádia não é um lugar físico, mas sim um navio que fica passando de um lado pro outro e elas descobrem isso graças a um grupo que está preso, olha só, eles estão presos em uma prisão enquanto está cheio de zumbido lá de fora. É da hora eu não gosto essa parte deles estarem presos na, na prisão. É, elas chegam, pousam no é o lugar mais seguro prisão. que tem E ali, cara, enquanto elas estão ali Exatamente naquele tá momento Os zumbis que estavam lá fora eu Há muito tá tempo, eles começam a forçar o portão E eles vão conseguir entrar, entendeu? Inclusive porque tem um tal de X-Men lá Axel Man. eu já tenho a Jim Grey Agora chegou quem? O homem Machado eu gosto da, da, dessa, da luta contra ele. É um eu cara acho da hora. que o é um Snook sempre cheiroso. <risos> vou rir de ti. E cara, começa uma grande batalha entre elas, mas antes dessa batalha acontecer, acredite se quiser. Eu né? Eles chegam era. junto no prédio de prisão, só que elas encontram lá? Quem? Chris Redfield, o irmão da Claire. Ator tá do Prison Break lá, Na e a galera. Prisão? Tipo assim, eles não sabem o que fazer, porque os zumbis estão vindo por cima E os zumbis estão vindo por baixo Porque aqui tem outra coincidência, exatamente nesse dia Os zumbis aprenderam a cavar E conseguiram entrar da prisão pelo subsolo é Exatamente, só que ninguém é acredita no Queen de Redfield Porque acha que ele é um mentiroso, o cara que estava preso E não que ele era um agente especial, entendeu? Você tá ele louco, preso, e Ninguém confia no cara, só que quando a Alice chega lá, mete o papo A Claire fala com ele, ele fala assim Minha irmã? Mas a Claire tá com a amnésia Claire? Não lembra que ele é irmão dela, entendeu? Então fica nesse coisa. Só que, cara, eu quero só abrir um, um esse parênteses Chris antes de chegar baixinho, na grande né? batalha de Machado. Que é o seguinte: Cara, esse personagem, o Chris Redfield, talvez seja o pior adaptado da história dos jogos. Porque a Jill, pelo menos, tem 5 anos de fama. A Claire tem três. É, ele esse parece aqui não tem Chris nada do mesmo. Do esse reche. aqui foi esquecido no Jurassic. Esse aqui não tem nada, cara. Ele aparece aqui. A galera decide confiar nele. E aí, meu amigo, quase que acabou a participação dele. De rosto logo, os até parece rolos um lado momento, Aí mas... acontece essa grande batalha. Só chamaram ele que ele fez prison break. Ele sabe que é como escapar da prisão. É, o come cheiroso. E a batalha é doida. Tipo, o que acontece? Não desgosto dessa batalha, tá? Tudo bem, pode falar. Eu acho da hora essa batalha. O Léo tem um fator que ele gosta das coisas em câmera lenta. Ele gosta de ver pingo de água caindo em câmera lenta. Ele ama isso. É uma coisa que ele gosta. Mas essa batalha é louca porque, cara, a gente tá vendo finalmente a Claire tendo algum Hydra. Ela ela deveria ter, né? E daí a gente fala assim, cara, a Claire conseguiu matar o X-Men. Não. Só que na verdade não. X-Men. <risos> na verdade não, cara. Porque o é que acontece? Ele levanta e quem que salva o dia? Que procura a Hélice, meus amigos. A Hélice que acaba com o bichão. Claro, porque ela é super poderosa. Ah, não. Pera, ela não tem mais poderes. Guilherme é verdade, falou que a teve câmera lenta, ela realmente. Ela não tem mais bonita. poderes. Como é que ela consegue, voar? Ela grita é em câmera um lenta em prédio. câmera rápida também. Abraçando ela é um cabo de aço e cair no chão sem acontecer nada. Cara, eu gosto desse filme. Esse filme. Da hora. Não! Cara, essa daí é uma das cenas que mais me incomoda nesse filme. As moedas são referências parqueiros, parqueiros do quadro, zumbis, Morre uma galera lá dentro. Os sobreviventes o Chris, a Claire e a Alice, eles querem ir lá os pro navio tesouro, arcade, entendeu? Do quatro, do Só que, cara, eles não tem como ir por lá, não tem como cruzar o caminho. Depois, então a Alice bola um é super plano, quatro. larga uma explosão lá no um terraço da prisão, mata uma porrada de zumbi e ela desce. Enquanto tá todo mundo indo por um caminho seguro, ela vai pelo caminho mais perigoso. Ela desce o prédio, segurando numa é e legalmente loira, máximo Tem um, que um monte de zumbi. Os zumbis, vendo que é ela, abrem espaço para ela caminhar. E ela tem uma 12 que atira balas de moeda. É, ela tem essa 12 que atira balas de moeda E quando ela começa a correr Aí chegou Bebonição, um momento que o Luiz diz agora não nós vamos deixar ela passar Agora nós vamos afunilar e aí eles começam a atacar a Hélice, e a gente descobre que ela tem dois revólveres Que claramente cabem seis, seis balas em cada tamborzinho Os dela não, cara, os dela cabem mais de dez balas em cada revólver Mais de dez não, mais de vinte Ela começa a atirar que nem uma doida, velho E aqui é um padrão <risos> que você vai ter que entender Não questiona pente e munição nesse coisa aqui Porque lembra que no Resident Evil no Game tinha o problema da munição? <risos> aqui não... Exatamente. Aqui a munição é infinita E outra coisa muito e importante De onde você tirou essa aqui. munição, se, na, Alice? Isso aqui, cara, eles disputaram Mas se a chuta estudou para chegar Claire. no estado Se esse filme aqui tivesse todas as cenas em câmera lenta Em velocidade normal, esse filme teria 30 minutos De tanta câmera lenta que tem De tanta câmera lenta que tem <risos> verdade Alice e os irmãos Redfield conseguem chegar até a Arcádia tá? Mas matou os clones, é. entendeu? Na verdade, eles Matou os clones, um já, já me agradou basquete, Que ele ficou perdido no meio de uns canos lá e ele não morreu, porque ele vai voltar depois. Mas só pra lembrar aqui. E vai ser importante? Boa. Ainda bem que ele voltará. E chegando em Arcádia, olha que conveniência. Mais uma conveniência nesse roteiro. A Claire começa a se lembrar das coisas. E é ali que ela se recorda que Arcádia é, na verdade, um grande campo de testes da Umbrella. É ali que eles testam os vírus, entendeu? Não era um lugar seguro, era uma armadilha. Era uma armadilha. E chegando lá, sabe oh. quem tá lá? Quem? Cara, o Wesker ah, Mas o Wesker morreu Não, cara, ele não morreu Ele tava com o t ele conseguiu se regenerar é, E sim. agora ele ganhou uma característica incrível Primeiro, ter dois cachorros zumbis Que são obedientes a ele, ainda bem Segunda característica Ele tem poderes de estilo Matrix <faz> É legal que eles fazem a mesma cena do Cinco, né? de Wesker, Irmãos Redfield e que, meu amigo, essa batalha aqui me deixou feliz. Desde 2010, gente, o Cinco já tinha saído. Eles estão errados. Eu até fiquei confundida. Não, esse filme é de 20. Não, pera, pera. Não, pera, gente, calma aí. Resident Evil Afterlife. Sim, eu falei, não, já tinha o Cinco. 2010, porra. 2010, o cinco saiu em... em 2009. Até eu fiquei confundida. Então eles copiaram, né? Eles copiaram a cena do cinco e eu achei da hora. Tá é, em casa pra ver se eu faço igual. A gente... essa pausa, mas essa eu tive que fazer. Ali 2008 é quando o filme se passa. Ah, caguei é fiquei bugado esses movimentos assim sabe eu não, me engano, não agora tô fazendo não é me passo não tu vai lembrar <risos> quando vier a cena tu vai lembrar pois é o Wesker aqui ele tem poder que é uma coisa que já ah, ganha eu, do, 2010, do jogo tá. e aí, então aqui ele tem a mesma coisa ele dá uns dashzinhos assim ele se move super rápido ele usa roupa de couro ele usa uma roupa de couro, que também não deixa de ser um poder. E nessa ah, batalha, eu gosto cara. Dessa ele facilmente, cena do do sol, ele facilmente cinco, ele já bota os irmãos Redfield de, de lado. É, até copiou porque eu por né Então, foda, bota dormir gente, aí. Ganes, é aí ele tem um capanga tá, lá também Deus. na sala, mas que também logo fica de lado. E a gente Vou vai pro que interessa, dos... que é o Wesker versus Ellis cara. Numa cena que eu não sei, esse homem aqui assistiu Matrix umas 15 vezes antes de fazer essa cena. Tem até os cachorros dos 5, né? Os Aquinhos. O Wesker com poderes. Quem vence? É, isso, claro. Ah, ele falou hidra também que também. agora tem um novo tipo de zumbi inspirado nos jogos, que é tipo um Las pra Que o um zumbi abre a boca assim, bem, bem alto assim, e isso não muda nada nele. E quando pensamos que o Wesker havia morrido, o que acontece? Não, ele estava fingindo que nem aqueles bichos que é atacado e fingem de morto. Ele estava fingindo, sai correndo no helicóptero dele e, ele e vai queria oh, e Cara, ele tá feliz na vida Ele citou um que na verdade, tudo que o Wesker queria era comer. Arcádia, vai explodir todo mundo Literalmente, não sexualmente. Aí ele tem um trem muito mais elevado e pegou as a bomba e colocou no helicóptero do Wesker. O que acontece? O helicóptero explode no ar! Cara, o Wesker é muito fracassado em explodir coisas, né? Porque ele já tentou explodir Tóquio, Ele já tentaram explodir a e agora ele tá tentando explodir aqui de novo e deu errado, cara. O é esquilo Chaves. Você parece burro? E daí esse filme termina com todo mundo, <risos> todos aqueles sobreviventes saindo com roupinha branca. Parece até o final do filme A Ilha, sabe? Todo mundo feliz. E yes, é, vamos sobreviver? Uhul! É, ali tá todo mundo feliz, fazendo cara, participação o que, que acontece? Eles olham lá pra fora e começam a aparecer vários helicópteros da Umbrella. Porque agora eles vão destruir aquele lugar ali. E sabe quem tá num desses helicópteros? Quem? Jill Valentine. Eu, eu, eu, eu, eu juro que eu. Meu Deus, na ela época, voltou? Eu, eu um dispositivo de controle mental! Uau! Resident Evil foi um sucesso de bilheteria e fez mais grana ainda que o anterior. Olha só, cara, cada vez mais enchendo o bolso desse gênio que é o Paul W.S. Anderson. Só que as críticas, hum. novamente, não sei nem falar, que foram negativas: ah, mas é melhor que super velocidade, tens. super clonagem, poderes telecinéticos, zumbis. Valeu, Ian, obrigada cada pelo vez mais Prime. Eles inserem uma honra. coisas para deixar a trama mais complexa e inteligente, porém ah. ela fica cada vez mais burra e expositiva. É, O roteiro tá enxadaço já nesse ponto Já não tem, parece que a gente não consegue Pensar em novos caminhos, mas o Paul W.S. Anderson Vai conseguir sim O problema é como a gente já falou Ele se esquece um pouco dos arcos que começaram essa história Ele vai abrindo novos caminhos, novos caminhos Novos caminhos, novos Aqui, cara, já tá não, a um mistrão Essa série filmes de filmes é um, E é bagunça, cada coisa cara. que é inserida Ela sempre é muito subaproveitada E a gente pode ver isso nos personagens Porque a gente já tinha reclamado do Carlos Oliveira é o... que, que entrou na história só por entrar A Claire Redfield é um... entrou na história, só por entrar Agora, o Chris Redfield, meus amigos Ele realmente apareceu aqui Só pra gente ver o Wentworth Miller Aquele, atuando como ele atua Não. Em todos os outros lugares E cara, sério, Falei, o, cara, pelo o Chris Resubi. Redfield é o cara que começou Nos jogos, lá no primeiro game Ele junto com a Jill Valentine, os caras pegam o personagem E fazem isso não adapta então, faz sem ele, cara Se tu pegar esse personagem e eliminar ele do filme, não muda nada na trama Porque eles poderiam ter encontrado a saída Nossa. de qualquer outra forma Não muda absolutamente nada E se tu retirar vários outros personagens, não muda absolutamente nada Porque a solução nunca está nos personagens Ela sempre está em um novo artifício que o roteiro vai trazer Porém, cara, eu vou te dizer que pro Resident Evil 5 eles pensaram Assim, o game é bom, vamos trazer o Leon Porque ele é amado pelas pessoas, Meu né? Meu Deus E cara, o Leon... Seu. Tá esse filme. Mas a gente só vai ver Meu como essa história Deus se conclui no próximo Deus vídeo aqui Céu. de saga do canal Então fica ligado, semana que vem esse tem mais. Leon, misericórdia. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Vamos pro próximo, gente. Bora! Olá pessoas! Eu sou o Léo e eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Tá começando a terceira parte da saga Resident Evil aqui no Piuí. A saga dos zumbis, essa saga é tão poderosa que me transformou no zumbi É verdade, Miguel, infelizmente, contraiu ter vírus e tá aqui passando a ter vírus pra mim agora Mas tudo bem, porque a gente vai até o fim dessa batalha Mas se você não é tão pioizeiro assim e não viu as outras partes Clica no negócio mas é a mesma aqui crise, ou na descrição, só, assiste e depois visual volta só. pra essa aqui Se você já assistiu, então, meu amigo, Valeu, apaga a luz seu quarto so Deixa much, um like pelo amor de Deus, o menino tá morrendo Deixa um like thank aqui, por favor, não precisa comprar um antibiótico. Por favor, faz coitado, isso pra você comprar coitado, remédio tá Deixa o seu like aqui Tadinho. e bora começar a parte 3 Da saga Resident Evil aqui no Piuí. Gente, Filme. se inscrevam lá hein, no canal Piuí. O Léo toda hora coloca o título nas coisas dizendo que elas são as melhores coisas do City mundo é pior que ou que as piores. Mas uma coisa que de fato é a melhor é a loja Toys for Fun. Olha que a Toys R é Fun, obrigada aí por, por do Brasil, Cara, dar esse apoio aí né, Toys for pessoal é impecável. da impecável. As condições canal, de pagamento são uma barbada e os caras têm novidade Por migo, inimigo. Depois de quatro claro. filmes muito bem sucedidos na bilheteria, não tinha motivos pra parar essa saga. E a Constantine Filmes falou assim: Vamos lá, Paul Anderson, faz mais um, eu quero dinheiro. Vamos, ah. vamos. Vamos, vamos. <risos> esse é um cara sério. É um cara que trata o que obrigada, ele Obrigada, King, pelos muito amor, beats. Muito obrigada. E, e ele falou assim: ó, só o vai mais ter é dois gigante, e Rosa. deu. Quem nessa porra aqui, sou eu. A ideia era gravar os dois capítulos finais Names ao de Chaves mesmo e tempo tropa de elite, Porém a chance de tá dar merda nessa história De gravar dois filmes ao mesmo tempo Ela é imensa Então os caras falam assim Meu, Se tá dando certo, se tá dando dinheiro Pra que a gente vai querer inventar essa parada Pega, faz o quinto filme E se, se foca falou que o nele que vai é dar podre demais Só porque filme. não parece fisicamente personagem porque esse aí é um cosplay que não atua na nada 22, com direção e roteiro do mestre velho Resident Evil 5 retribuição valeu pause começa, obrigada velho, pelo logo depois sub de do meses. final do quarto filme e aqui mostra que a Umbrella veio com tudo começou a destruir aquele barco a matar geral velho fez um escambau. e o que acontece a trilha velho? é boa que eu tô mandando de novo e ela né? acorda and numa, numa então and andy vivendo uma vida de casada <risos> Mas essa Raccoon City completamente livre de tretas não é real, cara. Aquilo ali nem é a Alice, é um clone dela que inclusive tem uma filha dentro daquela realidade. Não tinha matado Ela é caralho esposa dos do clones, Carlos gente, dentro daquela parada. Quatro. A gente já vai entender melhor o que está que rolando. Fato é que a verdadeira Alice acorda em uma instalação da Umbrella sendo interrogada pela Jill Valentine. you <risos> Cara, esse filme começa com uma cena em câmera lenta e para não ser só em câmera lenta, ela é de trás para frente. Olha como esse cara tem é visionário. também, né? ele pegou isso por causa que em 2011 tinha um trailer daquele jogo Dead Island, tá ligado? Oh, que mas é da hora dia, esse negócio de, ser dizendo, oh, de trás para frente, frente abrindo. Filme, filme ele viu é bem o trailer e falou: "Vou fazer igual. Esse é um cara Eu que gostei ele De referência na com, assim, vou fazer igual, entendeu? Porque tem várias paradas em Resident Evil que são muito, muito, muito, muito parecidas com Matrix. Que são muito parecidas com Dead Island, que são muito parecidas com Mad Max. Madrugada dos Mortos, cara. Madrugada dos Mortos. Esse início aqui da cidade, a câmera fazendo um traveling é muito parecido. Não, muito tem cenas legais, assim. O problema é que é a é simulação. E no meio desse interrogatório, Morre. velho, cai a luz. O pessoal não pagou a conta de luz. Olha que desgraçado. Pobre! E daí, cara, o que acontece? A Alice consegue fugir daquilo lá, velho. E ela vai parar, sabe onde, Léo? Numa Tóquio. Como assim lá na cidade de Tóquio, assim, cheia de zumbis, começa uma epidemia, começa uma batalha muito É louca. que a cena deu é, certo do é primeiro filme. Cara, quando ela se enxerga Fala, vamos não usar toca, de novo. Ou oh, essa ela uma zumbizinha? Ela é mó famosa lá no Japão, ela é uma cantora famosa lá. Ela para é pra base da Umbrella e ali ela vivenciou uma das batalhas mais incríveis de Resident Evil, que a gente gosta de chamar de a Batalha da Câmera Lenta. Isso. Número 12. Número 12 Que são 10 minutos de câmera lenta E essa batalha, cara, ela, Nossa, ela é sobe no zumbis Ela tem uma caramba, corrente, mesmo. que ela usa a corrente de uma maneira que não existe na Nakashima, exatamente, Júlio, obrigada por, um pente por lembrar de arma, o nome dela entendeu? Saiu o pente da arma, ela dá um chute Isso bate na cara do zumbi e ele cai Brasil. Ah, e só pra lembrar Nesse momento aqui, ela tá sem poderes é, isso porque ela tá sem poderes, hein? E você pode achar essa cena legal e tudo mais. E ela até é, mas é muito brega, né, mano? Porque tudo é em câmera é. lenta. Se você botasse essa cena, hum. sei lá, na velocidade normal, ia dar um minuto só. E pra você entender melhor o que, que tá acontecendo com a hélice ali dentro, o negócio é o seguinte, tá? O Paul W.S. Anderson achou que Resident Evil tava muito simples. É que o Paul simples, Anderson então esqueceu decidiu, assim, que ela tava sem poderes, aí ele... Vamos trazer uma trama política pra... pra cá. O cara é um gênio. E aí, essa base da Umbrella onde ela tá é uma instalação que fica no fundo do mar. Onde os caras fazem testes com o T-Vírus. Pra fazer esses testes, eles criam vários clones, criam, recriam várias cidades, então eles têm uma recriação de Tóquio ali, entendeu? Eles recriam cidades! E ali dentro eles colocam os clones, jogam o T-Vírus e mostram o que, que iria acontecer, e daí eles pegam isso, essa amostra ali e eles vendem pros governos. Então, tipo assim, ah, deu merda no Japão. Daí eles vão lá e mostram pra alguma nação que não gosta do Japão a China. outbreak e... O Matt falou, o Leon pulando de laser daí, no 4 também na não é Estados legal. Unidos, não, aqui, não é mesmo. Soviéticos. Assim, não né? é mesmo. Aí da merda não soviéticos, eles é... vêm pra quê? Essa galera Estados tem uma Unidos, coluna que eu admiro. Você assim. ter né? eu ter Por essa coluna. No Brasil, eles foda Argentina. Sabe? Eu quero confusione aqui no Brasil. Porque Após eu dou a uma virada na assim e coluna já trava. Uma personagem Os caras não piruetes. E ela tá com a roupa idêntica. Que é uma coisa ridícula. Cara, isso me incomoda muito. Desde o segundo filme já. É, incomoda, o cosplay tá? tá bom. Não dá pra fazer a mesma roupa do jogo, gente. A mulher tem uma fita aí... que vem até a virilha dela e tá de salto alto. É. Como é que vai? E aí, isso? ela, ela vai não lutar de salto alto. Ela era uma é uma cool, pichinesa, né? Filme fica a sem bing, sentido, bing. vamos ser sinceros. Não, não tá legal. Não. Mas... E ela foi enviada pelo Wesker Porque olha é o que aconteceu E ela não fala vermelha, inglês um Aí contrataram a, a Sally Cavell pra dublar ela Que é a, de a volta do do o dois, então, Ele mandou a Ada Wong pra ajudar nessa Se missão E olha só, o Wesker mandou também velho Uma equipe pra salvar oh, a Alice E essa equipe Bell, é formada Bell, Por dois personagens que tem nos jogos Leon Kennedy e Barry Burton E daí você fala assim Trouxeram os personagens dos jogos Eles vão respeitar? Não. Não, porque aqui eles são dois coadvants, tanto faz, como tanto fez a existência deles, até porque no o fim das contas mais é eles Como sempre. A mesma coisa de sempre. E a fuga desse local, velho, é intensa, porque tem todo um negócio de tempo. Porque o eu Leon eu botou uma bomba lá e em duas horas vai explodir. E o pessoal tem que sair correndo ali, que nem doido. E o filme basicamente é o pessoal tentando sair de dentro da base da Umbrella e enfrentando vários obstáculos. Então, por exemplo, a Aida Wong né? e a Alice elas se encontram com dois executivos a roupa e do uma, seis, uma grande né? batalha. Em câmera lenta. Já que a Capcom passa tudo Logo pelo Cristo da de Logo depois aparece da Capco, a, a roupa do e do seis, começa pô. a batalhar com eles. Em câmera lenta. <risos> câmera lenta. Depois disso, a equipe de resgate do Leon encontra o Licker e eles batalham contra o bichão, em câmera lenta. <risos> o Likker gigante. Eles, inclusive, encontram zumbis que andam de moto, velho. Meu Deus, zumbis soviéticos que andam de moto. Embatalham com eles hein? Em... câmera lenta. <risos> <risos> zumbis soviéticos que andam de moto, meu Deus. E lembra que a hélice clone tinha uma filha naquela recriação de Raccoon City? Então, essa Ou oh, Eu achei legal colocar em atriz, surda de verdade. ...encontra a Alice que não é clone. Uou. E no fim das contas, a Eida e a Alice se encontram... Certo? Eu achei de legal isso. ...e pessoas que foram enviadas pra resgatar elas. E o que acontece, velho? Elas resgatam eles. Olha que loucura, cara. E essa, esse resgate é muito da hora, porque tem uma cena que a Alice chega num carro. Meu Deus, tudo Royce, se passa assim, em 2008 ainda? Puta que ela, pariu, por uma isso fuga eu tô me e E ela entra no dessa... um metrô de Moscou, entendeu? Só que ela entra de carro. E esse carro desliza esse na escada rolante, como se fosse o Tony Hawk, fazendo, entendeu? Descendo um corrimão. Pô, oh, sabe que na época eu achei legal a parte da simulação? Sei lá, eu. eu... Eu achei interessante, é uma indico, coisa isso, meio matriz é assim me incomoda, tal. Mas, entendeu? nossa, eu acho lindo Esse uma... filme aqui, ele tem uma pegada de videogame que nenhum outro filme um da saga isso? tem. Porque ele começa a recriar esses vários fases, cenários, né? e ele parece várias fases. Isso eu acho legal eu nesse sei sei filme, lá, entendeu? Ele é um filme divertido assim, que ele vai indo e tem já vários obstáculos. Já tinha estabelecido o controle mas, cara, de é um filme né? inteiro dando um tiro, com um zumbi soviético, andando de moto, é tiro, explosão. cara não, uma hora cansa. Bom, Resident Evil ah, 5 cansado, tem um zumbi Após de moto bancário, também, né? Um de cara, o Leon, a Alice, Até você lembrar que é um Pois Todo é, filme. Todo é, mundo consegue é. se juntar e escapar daquele lugar e ir lá pra superfície. Ao chegarem lá em cima, eles começam a escapar, mas são surpreendidos Valeu, César, obrigado pela um, um que chega lá com a Jill Valentine e um clone do mal da Michelle Rodrigues que se injeta o parasita Las Plagas, que é tipo ter vírus, só que deixa os caras menos burros. E a boquinha abre. E lá vamos nós para mais 10 minutos de batalha. E aí são os Madini, né? Agora. <risos> Nossa, e daí, cara, logo esse personagem é do quarto filme que tava lá perdido, do matam sim. ele. Ainda bem. volta E daí ficou o Leon lá, que <risos> fazem jogos, ele fez canteio, porque eles nunca vão usar um personagem dos jogos pra fazer valer a pena. Tá lá só porque, sei lá. É, a plaga é, já né? em fase é, adulta. Porque tipo, o pessoal é tipo, acha legal o personagem ver. dos jogos. Aí o Paul W.S. Anderson bota, mas... Mas como a gente bem aprendeu, a Alice sempre resolve tudo nos filmes. Daí ela começa uma batalha com a Jill Valentine. E a Jill Valentine tá porreta nesse filme aqui. E ela dá uma coça na Hélice e a gente fala, ela vai matar a Hélice. E eu vendo esse filme falava assim, pelo amor de Deus, mata! Mata e bota fogo! Mas o que, que acontece, <risos> velho? Ela consegue usar a força de vontade e tirar aquela aranha que controlava Eu com os a clones, a clones né? Mata! A Jill Valentine volta e fala, ó oh, meu Deus, o que vocês estão fazendo? E daí ela para de atacar a Hélice. Só que... Começa uma nova batalha. E agora a Michelle Rodrigues com as plagas começa a dar um pau na hélice. E, cara, a batalha é complicada, né? Só que a hélice é o quê? Um gênio. E ela consegue atirar no chão. A Michelle Rodrigues cai na água e morre afogada. Oi, Fernando. Tudo bom? Ó hum, oh, Miguel, afogada, gente. Mesmo tá mesmo aí mesmo, com a gente. Risca, Ai, que, que vergonha agora. Tata Paul, e aí? Zumbi o Léo já, já passou aqui, aqui na outra live? Zumbis soviéticos, meus olhadores. Que andam de moto? Em câmera lento. Na água. <risos> <risos> Junto com Ada Wong, que estava sendo mantida refém pela Ju, os sobreviventes se é vão tá? até Washington, na Casa Branca, onde encontram quem? Wesker. Está que sentado na cadeira do presidente e dá a entender que ele é o novo presidente dos Estados Unidos. Dos novos Estados Unidos, Mil... New United States, tem um New ótimo, Raccoon. Realmente, City. Realmente, muito da hora. E lá ele fala que eles precisam se unir porque a humanidade está acabando e a única maneira de eles conseguir Gente, tudo isso algo, em 2008 eu tô um chocada, um assim, passada. Parece um tomado por zumbis, Do monstros e o... É verdade, né, dragões. que ele é sequência direta dele. Nossa, é que inferno de vida que esse Para. povo leva. Resident Evil 5, retribuição, teve uma queda nas bilheterias, mas mesmo assim é um filme super rentável, né? E nas críticas Sim, o pessoal rentável. sempre fala a mesma coisa, não é muito positiva, só que uma coisa que O INEX era bem é feito, o 3D era aqui, bem feito. O melhor depois do primeiro. É, e o motivo disso é porque ele, de fato, assume a identidade de um game. Então, o ritmo, a fotografia principalmente, um filme. esse contexto de eles estarem uhum. num lugar que simula vários jogos Obrigada, cidades, Miguel! Muito um obrigada pelos vídeos, então, tá aqui louco? Ganhei é, a, é, meu, a Eu ganhei presente. É um Eu nem vou pra eles. Vivo usando entendeu? essa blusa é, nas é lives. isso que ele faz. Obrigada. Uma coisa, na, na altura do campeonato, se você continua olhando <risos> o filme falando assim, cara, mas tá tão diferente <risos> dos jogos... É que daí não dá. Aí o problema é você. O problema não é o filme. Nós já estamos no quinto filme, né, galera? Aqui já dá pra saber o que, que se espera. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E o Barry, é. coitado, disse Dex. Quem gosta, gosta. gosta, gosta Quem não gosta, gosta. Quem não gosta, curte. Exatamente. Mas, de fato, o roteiro é fraco. De fato, as cenas são sempre do mesmo jeito. Não tem nada de inventividade. É sempre câmera lenta e não sei o que lá. E sempre é a mesma coisa do roteiro. E, cara, o filme não evolui. É sempre a mesma coisa. É não evoluiu, ele descarta as Muito bom. E eu já incorporei o Lorde que o Esker é uma amostra. Boca. Isso já foi incorporado aqui. As atuações são bem meia boas. Eu acho que, assim, a, a Milo de Ovovich, pra mim, é cada vez mais bonito. É, mas assim, eu vou dar Sim, uma dica. Se você quer, quer curtir esses é... filmes desliga o cérebro, entendeu? Assiste sem pensar, que daí você vai gostar. É divertido. Se a pipoca for boa. Se você não pensar. O sucesso do quinto filme manteve o hype de Resident Evil e agora Paul W.S. Anderson desejava fechar o seu Valeu, filme, fechar Mateus, essa sua crime, cara. Valeu, Matheus, obrigada pelo Prime, é uma honra. Isso, tamo porra, junto. Que, que tá rindo. Não, não, Frank prazo, também, obrigada pelo Sam é uma que que honra. Um e para isso ele pensou assim: vamos voltar às origens, dinheiro na mão, verete no chão, primeiro filme <risos> e mostrar como que tudo isso. Valeu, tá, Luiz, né, pelo stub. Nossa, isso. Lançado em 2016, dá, quatro anos após o filme anterior, e dirigido e roteirizado pelo gênio. O Deus. O Deus! Amor, Nesse momento obrigada aqui, ele entendi. assumiu o patamar de claro. E esse cara aqui, o Paul W.S. Anderson, ele pintava e bordava dentro dessa saga aqui, cara. Porque, tipo assim, todos os filmes deram dinheiro, entendeu? Então, cara, larga na mão dele e que é sucesso. Larga na mão do pai. O então, oh, pior vocês, que ele é mó simpático. Eu, eu ah, consegui tirar foto com ele na, na CCXP. De Washington, e a acorda ele é mó uma simpático, de cara. Tridaça, oh, acabado, e ela a Mila também. São um, um casal carismático. O oh, Popocarimo. é bem um dragão zumbi. É o popocarimo. Ele é uma criatura, é um morcego, que, que injetaram qualquer coisa e ela ficou parecendo um dragão. Gente, zumbi. eu odeio esse uma filme. Garça. Eu juro. Não, eu preciso não é uma fazer garimbo. uma pausa rápida. <risos> não, mas... não calma, eu vou até voltar um pouco porque eu fiquei falando. Gente, eu fui assistir esse filme na pré estreia, né, que a a Sony organizou. Aí assim, logo no começo do filme, eles fazem retcon do segundo filme, porque quem tinha inventado o t tinha sido o Dr. Ashford. Lembra lá no segundo filme? A gente tem seis filmes aqui. Você não tem um, um trabalho muito grande de você fazer um arquivamento. Aí, nesse filme, logo nos primeiros minutos, eles estabelecem que quem, na verdade, criou o vírus foi o James Marcos para salvar a filha dele. Mas não era o outro que tinha para salvar a filha dele? Aí eu falei assim, vocês tinham uma tarefa, uma tarefa, e aí eu assisti o filme inteiro, assim, e assim, eu não acredito que eles fizeram isso, cara vocês tinham uma tarefa, uma tarefa, eu juro, eu fiquei o filme inteiro, aí começou a vir clone, eu fiquei com mais ódio ainda, vamos continuar aqui, vocês vão entender, Pausou em um frame engraçado. Ah, não, mas toda vez que você pausa alguém, a pessoa tá... Dá... Quando eu tô editando meus vídeos, que eu saio... Ô, <risos> Miguel doa beats e olha como é que eu pauso ele ainda. Porra. Sacanagem. Vamos, pa vamos pausar aqui. Pronto, vamos lá. No final, ainda bem, começa logo depois Daqueles acontecimentos de Washington E a se acorda numa Washington Destruidaça, assim, tudo acabado E ela começa a ser perseguida Não sabe nem um quantos passa esse filme, porque tipo Ai, foda-se, a gente vai fazer retcon, Foda-se, é o último filme Era, mesmo, a foda é bem um dragão zumbi Ele é uma criatura que, em que injetaram Qualquer coisa é um e ela um dragão zumbi. Uma garça Pode ser? Quando viu uma galinha <risos> Não, mas aí não vai é muito. Eu vou um pouquinho é cair Vamos fazer um desafio de imitação? É, eu sei imitar galinha. Tu sabe imitar galinha. Todo mundo sabe imitar uma galinha. Não sei. Vai. Eu sei imitar só um galo aqui, ó. Igual. Eu não suporto mais. E outra coisa interessante é que todo Muito filme bom. de Resident Evil começa com a Alice eu sei dando uma galinha. Eu lembro do Kiko imitando uma galinha todo tentando filme é igual. botar um ovo. cara, dessa vez ela conta uma história mais complexa. Tem todo um passado. A filha um da minha. De pai que tinha uma filha chamada Alicia. Hum. E ela tava, tinha uma doença, daí ele queria ouvir, para tentar parar a doença Mano, dela. Assim, Mano, é o Anderson falou assim, é se filme. Essas aberturas todas, elas mostram como o diálogo desses roteiros é péssimo, é muito ruim. Acho que ele tava tá com mesmo. raiva e que E o que ser mais me incomoda é que possível. sempre e termina com a Alice falando a seguinte frase, ela fala assim: "Meu nome é Alice e essa é a minha história." My name is é Alice and this is my story isso é muito cafona. Que cafona! Eu fico imaginando ela gravando isso, sabe? Emerson, é, é, que é que o que canal cara também. Eles já compraram isso junto. Pode ser, cara. Tem que ser uma boa atriz pra tu Eu ler um roteiro tão tá merda bem. desse e passar uma verdade. na vergonha. Tentando botar e o ovo na tigela. Por isso que ela tá ganhando um salário bem bom. <risos> em Washington, Alice é encontrada pela Rainha Vermelha e descobre que tem apenas 48 horas pra voltar lá pra Colmeia e impedir a Umbrella de destruir os últimos humanos restantes do planeta. Obrigada, Guilherme, pelo sempre. E daí dito, começa obrigada. uma corrida contra o tempo. E, cara, sabe quem intercepta a nossa amiga Alice? Quem? O Dr. Isaac. I mas esse homem não tinha morrido? Não, porque era um clone. <risos> Eu adoro esse Nossa, mano, roteiro, aí começa, aí mata um clone, o cara, assim. aí você descobre cara, que na verdade você matou o outro clone. Era um clone. A clone. Killed a clone. A Alice consegue escapar e chegar em Racon City. E quando ela chega, tá tudo devastado, obviamente, porque o mundo inteiro tá devastado. Mas ela encontra uma velha conhecida, a Claire Redfield. Joel! <risos> Pô, que inconveniente, apareceu. É legal Isso. que eu tô puta, daqui a pouco vem uma piada. Julião e a Aida? Tô jogando carta em algum lugar, em uma bodega aí. Cara, como é que ele simplesmente esquece dos personagens? Boa velho? Não que me importasse muito com esses personagens do filme, mas pela mesma. Eles amor de Deus, esquecem nome, de renovar que... o eu contrato dos caras pro segundo filme. <risos> ó, vamos no assim, polmeia, o vamos da Colmeia é filme seguinte Os Podres da Umbrella. Vamos já pobres. deixar o contrato o pro próximo é seguinte, filme ó, também? Existia um doutor chamado James Marcos que tinha uma filha com uma doença que era conhecer precoce. Dois então, com 10 anos. Que ela era lembrar está aí, a própria história. 40 anos. E o nome da menina, que nem a gente falou antes, era Alicia. Exatamente. E era uma criança que era muito igual a Mila Giovovich. Hum. Pra tentar curar a Alicia, a ele fez várias coisas e nunca deu certo. Até que ele achou o T-Vírus, botou ali na Alicia e falou: opa, isso aqui funciona. E não confunda uma coisa: o Dr. Ashford, lá do segundo filme, foi quem criou o vírus. Aqui, o Dr. James Mark seja... descobriu o vírus. Jogo de palavras do Paul W. Anderson, entendeu? É que a gente não é tão gênio pra entender a genialidade, entendeu? É, isso é, um roteiro muito grande, paramentos pequenas, né? Exato. Rapidamente Porém... o T-Vírus passou a ser utilizado em outros pacientes e com isso surgiram os efeitos colaterais vendo zumirada, É, e a Evelyn, tá é, né? cadê assim, a Evelyn? James não faz sentido, aí um descobriu, o outro... O problema é que o seu sócio, da, dentro da Umbrella, o doutor Alexander Sim. Isaacs, falou Sim. assim, a gente não vai parar. Sim. E tudo pra mesma aí, finalidade ele, eles usaram? O funcionário, Sim. Albert Wesker, assassinaram James Marcos, e assim o Isaacs virou ali o coproprietário da Umbrella, Bom, pelo menos foi fiel que o Wesker matou, E aí ele se tornou Marcos, tutor né? da Alicia, que é uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum. E daí, nesse momento, a gente meio que entende que a Alicia é a Alice. Hum, Será? A partir disso, o doutor Isaacs veio com um plano maravilhoso. Começou a passar um PowerPoint na tela. É a criança que o mundo filha de acabar, dela. Que o as, calotas aqui, as calotas estavam derretendo, a escassez de alimentos, muita gente na China. Chamou até a Greta pra participar, sabia? Ela tava lá dando uma visão <risos> geral e tal. <risos> e Daí ele veio com uma solução que eu achei maravilhosa: que tal a gente transformar todo mundo em zumbi e ficar aqui na colmeia dormindo um tempinho e depois voltar todo mundo morto e a gente continua. Assim, os recursos vão estar intactos. E a gente vai estar de boa. E a colmeia era a arca de Noé deles. Inclusive é. tem uma referência à Bíblia ali e tá? tal. Mas ele não percebeu Nossa, que tipo, eu não quando ele lançou disso. o vírus lá, poderia dar uma merda tipo o mundo inteiro ficar desértico, isso. como no terceiro filme. Me parece que não deu muito certo sem salvar Caraca, o planeta Porque gente, o planeta meu não, cérebro é não, maravilhoso. Né? Não, o planeta foi um lixo. Ele lixo. me bloqueia com o lixo. Em outras palavras, lembra naquele primeiro filme quando o cara lançou o vírus lá e destruiu a colmeia? Tanto faz se aquele cara fizesse isso ou não, porque a Umbrella queria que o vírus fosse lançado, entendeu? Era o plano dos caras. Esse filme aqui, ele apaga todo o primeiro filme, mas a gente pode falar disso quando a gente chegar no final, que deve dar pra entender melhor. Apaga o primeiro e o segundo, né? Enquanto ela vai descobrindo essa história, velho, a gente não falou, mas o filme é resentível, né? Então, obviamente, tem muitos zumbi morrendo, zumbi queimando, zumbi monstro, zumbi muita coisa, então a gente morre o tempo inteiro. Esse filme aqui é mais longo que os outros, então é muita cena de matança, entendeu? Mas, velho, isso não importa, porque a gente já viu isso 300 vezes. Nossa, o que importa que triste, é a história que tá mudando tudo agora. Não. é, Todo mundo é falando muito doida, do porque lá na superfície, a Alice tava sendo perseguida pelo Dr. Isaacs. Eles brigaram, ela arrancou uma mão do cara, toda essa história. E agora, embaixo da colmeia, ela encontra um outro Isaac que é o Isaacs real. Porque aquele Isaac lá em cima era um clone? Esse é o real? Aquele era um clone? Exatamente. E o outro Isaac que morreu também era um clone. Cara, é muito clone. Ah, e agora ele tá super poderoso. Porque ele foi, ele se modificou genética e tecnologicamente, claro. entendeu? E daí tem uma cena que eles se encontram Nathan e daí falou que ele tem um DVD Olha, esse foi um filme que, que assim, eu sempre pode comprar seu batalha uh -huh. E ela faz essa cena na cabeça dela. E daí logo depois mostra ele fazendo também. Só que ele faz mais rápido? É. Porque ele é 214. E ele é 2 E essa cena é exatamente igual àquela cena do Sherlock Holmes do Robert Downey Jr., lembra? Sim. Porque esse cara, o Paul W.S. Anderson, ele é tão gênio que ele copia mesmo. Não, eu não é foda, porque ele é um gênio. Pois é, não me lembrava. E aí ela se encontra ali embaixo com o Isaac que rola tudo. Então esse, essa eu sempre comprava cálculos, os filmes o Wesker assim. também tem, a Claire, é... o namoradinho da Claire. Mesmo cara, quando o filme não gostava tanto, decorável. eu comprava para ter na coleção. esse é que aparece ali no meio daquela filme. Eu, eu não é compro Alicia. Eu ganhei a, a Alice original, porque aqui a gente tem o grande pote twist dessa saga. E o saga. bem vindo à a Alice, Alice, eu também não comprei. A Alice, é ele partiu meu coração daquela garota lá, entendeu? É daí essa Alice parece bem velha, porque aquela doença que fazia ela ficar velha realmente aconteceu ela Pô, tá será bem... que só passou bastante tempo? Não, é... Era. <risos> não confunde as pessoas, essa falteiras é muito difícil Tu ainda fica confundindo Desculpa. Desculpa, ela realmente, a doença não deu certo O vírus não funcionou Ela tá velha Estragou a história do Dr. Ashford Estragou a história de Raccoon Estragou a história da Alice Ela não de nada do que aconteceu antes da mansão Não porque apagaram a memória dela Mas porque de fato aquilo lá foi o início da vida dela e as cenas dela conversando lá com a menina no primeiro filme... Esse filme, ele apaga absolutamente tudo que o primeiro filme faz. Porque lá no primeiro filme, os caras dizem que ela era da segurança. Aí tem o outro cara, o Matt, que virou o um Nemesis, que fala que eles estavam juntos tentando, sabe, Matt, jogar a merda a da irmã. Umbrella no ventilador. A irmã desse Matt era, tipo, conhecida da Alice, porque trabalhava na Umbrella. Tipo, eles Não. apagaram isso. Não, é... As meninas eram amigas de firma, sabe? Povo, é isso, né? Que causa, amnésia. E daí você vem com a desculpinha de Ah, implantar essas memórias É óbvio, é muito fácil dessa desculpa Cara, as desculpas desse roteiro são muito filha da puta Parece que ele tirou do rabo essas desculpas É sempre assim, é um clone, implanta memórias ah, Na verdade não, é o um irmão gêmeo na verdade... Porra, velho E tem uma coisa pior ainda Eu acho é que ele tava com raiva que seu último acabar filme, acabar o gente. mundo inteiro para poder voltar pra superfície depois Só que ele tá segurando a cura na mão por quê? Ah, é verdade. Eles estão ali embaixo e a Ellis quer pegar o antivírus, que é um antivírus que se for jogado no ar, ele vai se espalhar e vai acabar com o t vírus Mas por que, que o cara tá com o antivírus no bolso? E daí ele Ele fala assim, ó, oh, se eu jogar no chão agora, não vai pegar lá em cima, não vai salvar ninguém. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Por que não joga? <risos> eu lembrei, lembrei daquele meme que é o cara. Fingindo que vai beber água sanitária não sei. E por que eles não mataram a Alice lá em Washington? Porque aqui o Wesker fala Carinha, pra ele, fala pra ela jogar. assim. Eu deveria ter matado você em Washington. E ela fala é verdade. <risos> <risos> por que não matou o cacete? Não sei. É por isso que eu falei. Se você pensa nesse filme, se você tenta entender lógica nisso aqui, você fica puto. É a melhor vez. É Muito pensar. bom, eu amo Meu, esse meme. Eu tive cerebral esses tempos. Vi, mostrei é bom. Foi é a melhor saga da vida, né? Ah, top. <risos> Ah, ah, mas, cara, esse aqui não para por aí, velho. Porque a gente descobre que essa Alice tem 50% da Umbrella. E daí, tipo, ele não pode matar ela porque ela também é dona da empresa. O consigo então, não, não tá serviu pra nada, pois é, de <risos> <risos> Ai, é demais, né? E daí tem uns caras da Umbrella que estão adormecidos lá na, na colmeia Que se eles acordarem e descobrirem que a Alicia tá passando informações para os inimigos Aí ela vai sair também da presidência e ele vai ficar com a empresa, entendeu? É. O cara que jogou o vírus, que quer matar o mundo inteiro, não mata a véia ah, E tem isso? Então, um lance também que é que a, aquela menininha lá, a Rainha Vermelha Ela não pode matar alguém que é funcionário da Umbrella É Tipo Robocop? Sim, e aí eles copiam exatamente Porém, a mesma contudo, coisa. Porém, entretanto, no ela matou todos os funcionários lá da é um Conveia. E a partir disso, a Rainha Vermelha pode atacar Albert Wesker. Ué, mas se ela não podia matar funcionário, por que, que ela matou geral na Conveia? Que na verdade o vírus espalhou, mas mesmo assim ela podia ter jogado um antivírus, ô oh, caralho! Né? Caraca, o cara copia tudo, velho! É verdade, Ela é inteligente artificial, isso seria é uma cura. Não, não, Deu merda aqui de no laboratório, mesmo. a gente tá lidando com um laboratório. Se acontecer merda, para, já que a gente para, pode para, tacar velho. o gás neural, a gente a pode a também tacar o antivir. Cara, Alice começa uma batalha muito insana com o Isaacs. Não o pode o matar Isaacs, funcionário, né? mas se ah, quiser mas pode eles vão parar num corredor com lasers novamente o lance dos lasers é a terceira quarta é porque vez que sabe que o o é boa essa a cena do laser cena. é boa o que acontece cara no meio dessa cena dos lasers fala para mim ó o Isaac acaba sendo ferido ali com uma granada a Alice vaza lá para cima e a Alice olha só que doideira cara ela tava fazendo upload das memórias dela em computador da Colmeia a cometa tá cheia de bombas vai explodir entendeu uhum. e ela antes de explodir ela fez um upload dessas memórias e aí quando a Alice chega lá em cima na superfície o Isaac aparece o de novo, é tudo o Isaac né? é mão, o Isaacs clone aparece de novo também E aí eu os dois Isaacs, clone. rola uma briga de egos entre eles e eles se matam Eu sou eu, não, tu é tu, peraí, aí, pera aí, eu sou eu É o Fui Miranhas assim, <risos> se apontando é você? Tu, não é você, sim, eu sou tu, responda a maldita pergunta, quem é você? Eu já disse E esse filme termina com uma cena linda, velho, porque a nossa amiga Hélice coloca o antivírus no chão Ele se espalha pelo mundo os zumbis começam a morrer por... Ah, ele parece uma bomba atômica porque ela largou o, o antivírus no chão assim, blum, blum, e cai em todos os zumbis. Os zumbis começam a morrer. Ô louco! câmera <risos> lenta. Como eles estão com esse T-vírus e é o anti-T-vírus que cai ali, <risos> os zumbis simplesmente caem no chão e morrem todos, entendeu? E só que tem um problema, velho, porque a Eddie tem forte dela, só que esses poderes são provenientes o cheiro né ou seja, ela vai morrer jogando o antivírus. E ela apaga, velho. E a gente acha que ela morreu. Não, porque ela é a esposa do Paul W.S. Anderson. Então ela acorda depois, a Clara aparece. A Clara é, cara, é muito conveniente, né? Ela tá sempre ali. Que mina legal, que mina da hora. E aí a gente vê a Hélice saindo daquele local e falando que esse antivírus vai levar anos pra se espalhar pelo mundo. Então, até que o T-Vírus seja ah, de fato erradicado, é ela continua na missão dela, que é matar, mudar voadores, calar voadores. E, e termina com um dragão zumbi perseguindo ela. <sighs> yes! Resident vocês, o capítulo final foi o filme da franquia que mais fez Foi o filme da franquia, o da franquia que eu assisti assim. É sucesso, essa, essa é uma saga de muito sucesso, porque até <risos> os games, é é, os games, é a que mais fez sucesso, cara. Tô rindo loucura. de e nervoso. E o pessoal fala assim, mano, e a crítica? Obviamente, foi negativa e tudo mais, mas é que nessa altura do campeonato não importa mais, velho, porque as pessoas, sabe, tipo, elas não se importam com as mudanças que tem dos jogos pro filme, porque depois de vários filmes passando, elas começaram a virar fãs do filme, entendeu? Exatamente. Esse, é, muita gente aqui, virou fã têm... Cara, filmes, cara, uma legião de fãs muito grande. Então, é a gente não sabe que esse jogo foi crescendo. Então chegou aqui no fim, cara, ninguém tá nem aí pra nota. O que importa é que os fãs foram até o final, curtiram esse encerramento, porque ele, de fato ele consegue até fechar o arco, né? Ele tem um zilhão de problemas. Ó, mas nós, ele fecha o arco. Ele fecha o arco. Dá, ele faz muito retcon, né? Esse é o problema. Eu porque assisti com a cara, cara da Michelle Rodrigues, antes, né, né um Carlinhos? Próximo, sim. todas. Mas uma coisa que eu achei legal, e eu não vou dizer, ah, é incrível, mas é legalzinho, é que a gente descobre que a Alice é um clone. Tá. É uma coisa bacana, assim É uma surpresa interessante né? como todo mundo Já como era a cara Outra dela vez? Mas Kai, sempre que eu penso nisso aqui de legal Eu lembro de todas as cenas eu em sim. câmera lenta De todas as explosões De todos os personagens dos jogos que ele cagou em cima a quero ver se eu Na não de uma câmera lá, então vou lembrar de N agora. Ah, são filmes divertidos que talvez você vai gostar, talvez você vai odiar, geralmente não existe um meio termo quando se trata de Resident Evil, né? É. Mas o fato é que tem muita gente que adora e que pode ficar animada, porque o Paul W.S. Anderson vai dirigir um filme, uma adaptação de outro game, que é Monster Hunter. Esse ah, o Dex perguntou se eu gostei de, de Monster 2020. Hunter. E sabe quem é a protagonista? Quem? Mila Jovovich. Não. Sério? Ah não, sério. Mas eu não sou, não sou manjadora é, de Monster isso, Hunter, Mas Monster eu achei que o filme é... E aparentemente o filme vai ter um tom muito parecido com a saga Resident Evil Então ah, né? quem curte, fica a dica Liberaram uma foto aí e sério, parece muito Resident Evil 3 assim a Mesma coisa, mesmo cenário e tal, é igual E agora ele vai poder ter dragão a fuzel Porque daí, né, agora... Eu não, olha, quais são os não limites sou grande manjadora né, do o meu Hunter Não para o Gabriel falou como um jogador de Monster Hunter, que filme é ouviu. o Johannes Roberts, que fez aquele filme Medo Profundo e Os Estranhos, ele falou é que, que vai é. rolar um filme novo de Resident Evil e vai ser de terror, cara. Só que, cara, faz tempo que ninguém divulga nada do filme, é pouca informação. É, é, tá, porque não teve marketing tá medo, nenhum filme esse filme. Dar... <risos> não, a gente não sabe nem se vai acontecer, na verdade. Porque é aquelas coisas que entram num limbo e a gente não ouve mais. Eles lançaram o primeiro disso, trailer que o quê? Três então, meses antes do filme vai sair. Rolar, eu acho. Mas em janeiro de 2019 vindo Foi lá com Siri uma cara, série de vezes Dentro na cara. Netflix Esse é outro projeto que entrou num limbo E que nunca mais teve informação sobre no, no passado entanto, a gente o era O sucesso feliz, de né? Castlevania De The Witcher principalmente Mas, The Witcher principalmente, é o sucesso de Resident, é Resident Evil remake agora com tá o, o, v, elite. o jogo Witcher 2 fazendo Time que nem o Casimiro tá um falando delícia tá falando delícia a Netflix a causa foda. Foda. Traga, de fato uma série inspirada nos games e cara a gente já falou isso algumas vezes no podcast do canal PewDiePie tá podcast é um é uma série de televisão pra essa saga seria o ideal porque eles poderiam aproveitar em cada temporada uma locação diferente A temporada Roberts e o na mansão do primeiro jogo entendeu na segunda temporada de ser na cidade, Tem coração, muito né? material ali. Tem que filtrar, porque, cara, a gente vai falar numa quarta parte desse vídeo, mas a história dos jogos é também na Macamba Imagina né? se é, a Netflix desse uma série. Então se liga que esse vídeo aqui vai ter uma quarta parte na semana que vem. Mas, cara, até isso dá não chegar, vamos fazer o que a gente sempre faz no encerramento de uma saga. <risos> vamos fazer <risos> o nosso ranking de filmes aqui? Bora, vamos lá. Quais pelos piores? Pelos piores? O pior de todos é o Resident Evil 4. Depois vem o Resident Evil Eu já tenho o meu ranking, então nem vou fazer, tá? Tem vídeo lá no canal, assistam, que eu tô precisando de 6. Depois vem o Resident Evil 6. Depois vem Resident Evil 3. E o melhor de todos é o primeiro. É, o Todos primeiro esses filmes é o são divertidos, mas todos eles são muito ruins, tá? Pra mim, o pior deles é o quarto. O segundo pior é o terceiro. Nossa, depois pra vem mim o segundo, é o Depois vem Capítulo o sexto. Final. Depois vem o quinto. E o melhor é o primeiro. Bacana. Mas, no final das contas, isso aqui nem importa muito, porque pra mim é tudo ruim, tá ligado? Foda-se. Então... Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like maroto. Se Vamos se lá, é um lá, dá o um like, Marcos, gente, no fica vídeo dele. Na semana que vem tem favor. a quarta parte desse vídeo. Não acabou ainda a saga. Não acabou, isso aqui não acaba nunca. Então segue a gente nas redes sociais também pra você ficar ligado no que tá acontecendo no Pee -wee. Segue o canal, me segue, segue o Miguel. Sigam eles e não nas se esquece redes, de ouvir o, o E me sigam nas redes também. O a gente já falou um Vou lá. A gente vai deixar o link aqui na descrição, inclusive, desse episódio aí que o Miguel comentou. Obrigada, é, Robert. Obrigada pelo sub, Uma honra. E, cara, é isso aí, né? É isso aí, cara. Outros vídeos, like. É isso aí, gente. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Isso é tudo p -p -p pessoal. É, eu tenho meu ranking, eu já fiz meu ranking, tá, gente? Tem o vídeo, né? Então depois vocês... Aí ah, eu já até coloquei o Bem-vindo à Raccoon City no ranking. Então, se vocês quiserem ver aí eu tô precisando de um AdSense, então assiste, não, por favor, tanquem os Hades e tudo, mas é isso aí. Concluímos a saga, Piuí com sucesso, agradecer aos meninos que deram, é, deram esse apoio aí pra que a gente pudesse fazer. O do Bem Vindo a Raccoon City eu já assisti, né, então se vocês quiserem é, que a gente possa até assistir juntos, mas assim, eu já assisti, né. Então, não... Vai ser um watch along só, mas não vai ter react, né? Aí vai ficar pra outro dia, tá? É... Mas vai ficar pra outro dia, então. Tá bom? E é isso, assim, pô, gostei muito. Eu fiz o inverso, eu fiz primeiro do, dos, dos jogos, né? Pra depois fazer dos filmes. Mas... Ah, foi bem divertido, adorei as piadas. Adoro quando toca... Tem ureurião, ureurião. Tem do Chaves, porque piadas de Chaves aqui são comuns, né? Então, de novo, queria agradecer os meninos que deram autorização pra gente fazer esse react aqui nas lives e curtir, curtir. Vocês curtiram também? Eu curti.